Esse exercício da cidadania faça-se de forma plena e isso eu não tenho dúvida que a grande ferramenta é o digital e, e a nossa responsabilidade, né, em especial hoje, né, os colegas mais ligados à segurança e privacidade sabem o quanto que isso impõe de responsabilidade na nossa agenda e esse trabalho que está sendo desenvolvido, né, recentemente o Léo até colocou da própria publicação da portaria que estabelece aí o, o programa de privacidade e segurança da informação, né, é, é uma temática para gente extremamente relevante para que a gente consiga atingir, né, o nosso objetivo. E hoje, né, é, até lembro um pouquinho, né, Léo. No final do ano passado, a gente conseguiu finalmente botar o Centro Integrado lá de Segurança Cibernética em operação. Hoje a gente já consegue ter uma, uma proatividade maior, um, um, um, uma identificação né, para emissão de alertas e orientação para os órgãos. Isso é fundamental dentro dessa política. Passar um pouco disso para vocês, dessa maturidade, dessa, dessa sinergia estabelecermos essa, essas parcerias com os diversos entes aí para que a gente de fato possa estar trabalhando práticas né, gente importantes né, de testes né de maturidade dos nossos, dos nossos servidores né, das, dos nossos colaboradores que trabalham conosco com práticas que, que hoje são utilizados amplamente na, na até na iniciativa privada e mesmo já começam aí no mundo público né gente para evitar phishing, então, assim, tem um conjunto de orientações que a gente precisa, de fato, avançar o nosso grau de maturidade. E o evento de hoje é um pouco disso, é um passo, né? É um passo, como bem disse o Leonardo, a ideia é que no futuro a gente avance aí com um detalhamento maior, mas esse primeiro passo para dar esse overview, a gente sabe das dificuldades de cada órgão ou pelo menos a gente tem uma noção né da, da realidade, a gente passou por muita dificuldade, inclusive, de, de, de servidores, né, essa questão que a gente precisa e está endereçando, mas que eu acho que a gente é, precisa dar passos importantes para aumentar a maturidade. E esse né evento de hoje é, é isso, é um, um passo que depois a gente vai estar detalhando, e mas é um passo in, é, importantíssimo para que a gente avance nessa agenda. né Gente, eu, eu né, vou deixar vocês aí com o Leonardo, vou só dar um aviso aqui e é um convite. No dia 25 de maio, né, é o save the date aí, né? guarda a data aí, no dia 25 de maio nós vamos ter um encontro com os CISPs, né? a SGD vai promover isso, um encontro presencial, é, que a gente pretende aí é, ter a primeira, vamos dizer assim, grande interação aí dentro dessa linha que eu falei no início da minha fala aqui, da gente aumentar a nossa, a nossa interação, tá ok? Muito obrigado né, a todos os presentes, Leonardo, está com você aí, muito obrigado. Gente. Secretário, obrigado aí pelas suas palavras aí, já agradecendo aí a, a sua participação e, e acima de tudo, né, é, é, esse apoio irrestrito aí desde o primeiro momento que a gente se conheceu lá no, no, no ano passado então assim muito obrigado aí pela confiança pelo apoio né é, e, e a ideia aqui fica aí o convite sei que você tem uma série de agendas aí fique bem à vontade tá agradecer aqui tá pessoal já esses quase 250 pessoas que já estão na reunião nosso número de trabalho aqui é 250 um, né, que são os nossos órgãos dentro da nossa área de responsabilidade. Então, assim, eu já posso pensar que tem uma pessoa de cada órgão aí, pelo menos, né, chegando aí é, para esse nosso evento, bateu aqui 250 pessoas, então, muito obrigado, tá? É, como eu falei, pessoal, a ideia, então, aqui é, é fazer uma, uma apresentação, então, um pouco do que é o framework de privacidade e segurança da informação, trazer aí uma série de, de, de pontos, de, de preocupações, Tá? É, delimitar um pouco quem está aqui hoje nessa reunião, quem deveria estar, tá, é, para quem que vocês, eventualmente, ah, eu sou o único representante da Universidade Federal de Juiz de Fora. Pô, então seria importante que você, representante dessa universidade, fizesse que, com que essa gravação, com essas ideias que vão ser trazidas aqui, chegasse para alguns colegas, tá, no âmbito da sua instituição. A gente sabe que as agendas são corridas, são concorrentes, então, por muitas vezes, a gente não, conter, é, não consegue é, é, tomar parte de todas as agendas. Então, a ideia aqui, eu vou, vou projetar aqui, rapidamente, tá? Vou ver se eu consigo já aqui é, compartilhar aí com vocês, deixa eu ver aqui. É... Lorisa, eu só te pedi um favor, só se você confirma, que, se você está vendo aqui os slides. Estou sim, Léo. Beleza, certo. pessoal, então vamos lá, eu vou, vou seguir aqui, tá? É, eventualmente, é, Lorisa, se alguém tiver alguma dúvida, levantar a mão, eu estou vendo aqui uma tela, é, ela está mais limitada, mas aí a gente pode, é, é, é, eventualmente, a gente pode fazer uma, uma, uma pequena interrupção para a gente falar. Bom, pessoal, então, assim, é, sejam muito bem-vindos, como eu disse, muitos de vocês estão... É, chegando agora, já faz parte desse novo ciclo, desse novo governo, desse período 23/26. Alguns colegas aqui é, já vem de, de, de, de vem num, num ciclo de continuidade, tá? Segue, já estão à frente aí é, é, é, desses projetos na área de TI, tá? Então a ideia hoje é que a gente se conhecer um pouco, tá? É, eu acho que vale, tá, pessoal? Assim, muito muito brevemente, tá? É, se vocês me permitem. É... É, antes de contextualizar é, o programa de privacidade e segurança da informação, fazer uma contextualização é, no âmbito da administração pública federal. O que, que acontece? Hoje nós temos né, um dos novos ministérios que a gente tem nesse novo governo, tá? 23 nós temos o Ministério de Gestão, Inovação e Serviços Públicos, tá? Que a gente carinhosamente chama aqui já de MGI, então, Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos. E esse Ministério tem um conjunto de secretarias, tá? Assim como outros ministérios, como os ministérios de vocês, e nós temos especificamente, tá? é bem legal falar sobre isso, tá? A gente tem a Secretaria de Governo Digital. Bom, então, nós somos da Secretaria de Governo Digital, então, é, é, o, o Rogério que acabou de falar, o Secretário de Governo Digital, nós estamos dentro do MGI, tá? E é legal falar que é, o decreto de criação do Ministério, né? Nós somos, né, a, a SGD é o órgão central do CISP. Pô, mas o cara tá chegando e não sabe o que é o CISP. Bom, o CISP é o Sistema Integrado de Administração de Recursos de Tecnologia da Informação. É uma frase bem grande para dizer: CISP. Então, hoje o CISP, tá? Hoje a SGD é o órgão central. De tecnologia e da informação, tá? Para endereçar questões ligadas à tecnologia, a processos de trabalho, governança, a parte de pessoal, a parte de privacidade e segurança. E nós somos esse órgão central tá? que emana normas, emana orientações, emana é, padrões, é, é, é, é, faz em, é, é, é, em conjunto com vocês apoio operacional tá? é, numa série de, de temáticas, tá? e o nosso departamento. Tá, é um dos seis departamentos da SGD nessa nova configuração. Então, o Departamento de Privacidade e Segurança da Informação é um dos seis departamentos tá, da Secretaria de governo digital. Então, acho que, acho que o primeiro ponto é muito importante para você sintonizar, vocês já estão me vendo, pô, então, se você tiver qualquer questão ligada à proteção de dados pessoais, tiver qualquer questão ligada à parte de segurança cibernética, segurança da informação, fala, pô, é o Léo, vou ligar lá para o Léo, vou ligar para a Lorisa, vou falar com o Rogério, né, porque, assim, é aquele ponto tá, de apoio. Então, acho que isso é um primeiro, eu é, é, é, acho que é uma primeira mensagem que precisa ser falada logo no início ainda, nesse primeiro slide. Tem um negócio que é bacana de falar, ah, porque assim, de repente vai gerar uma, uma dúvida, né? Eu vejo aqui que tem colegas aqui da NPD, enquanto órgão CISP, vejo que tem colegas é, é, é, é, é, do GSI, e de repente pode gerar essa dúvida. Então, essa dúvida não pode acontecer. Na verdade, existe dois grandes responsáveis por essas políticas, tá? Existe lá a Lei 13.709 de 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados, Tá? existe lá a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, a NPD, lá do Valdemar, do presidente Valdemar, ela endereça todas essas discussões, tá? normatiza isso para o mundo público e para o mundo privado, todas as questões ligadas à parte de privacidade e proteção de dados pessoais no Brasil. E, da mesma forma, nós temos o Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, Tá, é, lá com as suas respectivas secretarias, que endereça as questões tá, de segurança da informação no âmbito do governo federal. Então, assim, existem essas duas é, é, é, é, é, instituições tá, que são responsáveis por essas políticas no nível estratégico. Então, eu sempre falo que a gente, aqui na SGD, né, temos como atribuição, como órgão central do CISP, endereçar essas duas políticas tá, para os nossos 251 órgãos. Aí vem uma vírgula e diz assim, em articulação, com essas duas agências. Então, na verdade, a gente é o longa-manos, né? a gente é o braço operacional dessas duas agências. Quando o assunto é governo, é governo federal e é CISP. Então a gente não passa, não extrapola. Tá? Então, acho que é sempre legal aí... Acho que cortou não. a voz, Leonardo. Não, acho que que fechou o áudio, Leonardo. Tem que Opa, ir. obrigado. Obrigado. Pronto. Voltou, pessoal? Voltou. Oh, perdão, perdão. Obrigado. É, então, eu parei, eu falava desse papel das duas agências, tá? É, das duas instituições, dizendo que a gente tem essa pegada mais operacional, mais voltada, tá, pessoal? para é, é, é, o apoio direto junto a vocês. Bom, bom, então vocês já entenderam que tem os seis departamentos, um é um dos nossos departamentos, é um departamento bastante enxuto, mas bastante, é, é, é, bastante operacional, tá? E a gente é o responsável, tá? No âmbito do governo federal, no âmbito do CISP, pelo Programa de Privacidade e Segurança da Informação. Uai, Léo, tu acabei de chegar agora, nem sabia que tinha, então? Então é por isso que você está aqui hoje, para saber que existe um programa, tá? Ele começa lá em, digamos assim... Esse trabalho remonta lá em 2018, lá no final é, é, é, é, de 2018, lá as discussões, a publicação da Política Nacional de Segurança da Informação do Decreto, da Lei é, é, da 13.709, lá de 2018, da LGPD. Então, a SGD se estrutura lá naquela época, tá? E desde então, vem sendo feito um trabalho de guias de adequação LGPD, alguns guias na área de segurança, e a gente vem amadurecendo. E como fruto desse trabalho de amadurecimento, em dezembro, tá, pessoal? Isso mesmo em dezembro, no dia 24, 20... 4 de dezembro de 2021, a gente vai e tem uma primeira versão do PPSI, é uma nota técnica que é assinada lá pelos técnicos da SGD, por, por mim, né eu assino essa nota, a Loris assina essa nota, o nosso departamento fomenta isso, e aí assim a gente começa, então, o Programa de Privacidade e Segurança da Informação, que foi formalizado, tá, pessoal? Então, dever de casa aí, para quem ainda não teve a oportunidade de ler, tá de conhecer a portaria, né, a novíssima portaria 852, publicada na última quinta-feira no Diário Oficial da União, que institui oficialmente o Programa de Privacidade e Segurança da Informação para os nossos 251 órgãos do SIS. Lá tem uma série de orientações, diretrizes, comandos, em articulação com, essas, é, é, é, com esses normativos mandatórios, né, que é a Política Nacional de Segurança da Informação, a, a Lei Geral de, de Proteção de Dados, todo esses, esse marco normativo. Acho que vai ficar muito claro para vocês como a gente construiu aqui é, esse nosso framework. Pô, beleza, Leal. É, conseguir ter uma primeira visão aqui. Então, a gente pode andar. Qual que é a nossa agenda? Né? Acho que já deve ter passado para vocês. Bom, então a gente vai abordar o framework de privacidade e segurança da informação. Tá? Pô, Léo, mas o que é esse framework? Pô, cara, é um modelo. É, é, é, uma, é, é, uma, é uma cartilha. É, é, é um guia, é um padrão, é algo a ser seguido pelos nossos órgãos quando o assunto é privacidade e segurança da informação e quando eu busco, tá? Então, antes de eu entrar nessa temática diretamente, eu vou falar um pouquinho do PPSI e a motivação para o framework. Vou falar um pouco da estruturação do nosso guia, tá? Então, o guia... Já está publicado, já está disponível. Se daqui a pouco a gente vai colocar no chat aí já o link. Você já pode baixar o guia agora lá com as suas mais de, é, com as suas, é, é, é, mais de 150 páginas. É né? por isso que a gente está começando um trabalho de conscientização, de explicação, fazendo oficinas técnicas, tá? para que vocês possam entender em detalhes. tá? E a gente já tem também uma ferramenta de automação do framework. Então, além de você receber o guia hoje, você já pode sair aqui da reunião com o guia e, além disso, acessando a ferramenta para que você possa começar a olhar para essa temática dentro da sua organização. Tem um ponto que eu acho legal aqui, pessoal, antes da gente avançar aqui. É, hoje, é, o público tá é, é, é esperado aqui são os times técnicos tá, da área de tecnologia, da área de privacidade, tá, da área de segurança, tá, mas a gente sempre fala de uma estrutura de governança muito, muito importante para efetiva implantação tá, do programa de privacidade e segurança da informação do ano dos nossos 251 horas. Quem são esses atores? A gente sempre gosta, a gente se refere a eles carinhosamente, né, como quadrado mágico, mas que na verdade ele tem um quinto, um sexto, um sétimo elemento aí, que são muito importantes, tá, para a. a, a, a como é que eu vou dizer? A implementação, tá, é, do programa. Então, um pouquinho mais para frente eu já vou falar dessa estrutura de governança, mas eu queria me ater aqui agora à questão do PPSI e a motivação, tá, do framework. Como o Rogério sinalizou logo no início da fala dele, o secretário. É, não é novidade para ninguém aqui, né? Que já está em governo, que já vem acompanhando tecnologia há muitos anos, tá? Só a breve, assim, acho que vale só um, um, um, um pequeno parênteses, tá, pessoal? Eu acabei passando muito rápido, mas é, eu sou da carreira de finanças e controle, tá? Então, eu sou auditor é, é, de finanças e controle, tá? É, da área de tecnologia, é, agora dia 2, né? domingo, agora eu completei 14, mentira, 16 anos no Tesouro Nacional, então eu estou lá desde 2007, tá? Então já se vão 16 anos, e tem uma outra fase da minha carreira que eu passei na área de segurança da informação, inteligência, que é como oficial do Exército Brasileiro, então eu fiquei 14 anos lá. E já estou aqui há 16 anos, já vão aí quase 30 anos aí, tá? já de serviço público, sempre nessa área, lidando com dados, com governança, com segurança da informação. Tá? Então, mas por que, que eu estou trazendo tá? essa, essa, a, a, essa pequena apresentação? Só para que fique claro para vocês que nós que somos da área de tecnologia, que já estamos há muitos anos né, nesse ambiente, Sabemos né, que, desde sempre, né, a, a questão da necessidade de se proteger os nossos ativos, os nossos dados, as nossas informações, as nossas informações classificadas, né, ela é uma preocupação que ela sempre existiu, mas nós sabemos também, como o Rogério bem destacou, o processo acelerado de transformação digital, digital dos governos no, no Brasil, no mundo, os governos estaduais, tá? o processo de transformação digital dos negócios privados, cada vez mais nós somos empurrados para um ambiente digital e, por consequência, nós temos lá um aumento tá, dessa nossa superfície digital, essa superfície de ataque. É, eu sempre gosto muito quando eu penso assim, pô, o que é o ciberespaço, né? Eu fico pensando às vezes sobre isso, né? Quando eu tô lá correndo, eu fico pensando, pô, é uma coisa que você não consegue tocar, pegar, né? Quando fala que é, é mar, ar, terra, fica mais fácil, né? Mais tangível. Mas o ciberespaço, ele não respeita fronteiras, né? Ele não respeita é, limites, né? Então, um vazamento de dados pessoal que aconteça no Brasil, eventualmente, esse dado, na, no momento seguinte, pode estar sendo disponibilizado em outro país aqui na América do Sul, na Europa, é, é, no Oriente Médio. Então, assim, quando a gente pensa a questão da transformação digital, a gente tem uma série de benefícios advindos do processo de transformação digital, mas ao mesmo tempo a gente tem uma grande preocupação quando a temática é, é, é essas linhas de, de defesa, essa necessária adequação. É, nós somos custodiantes dos dados dos cidadãos brasileiros, dos mais de 200 milhões de brasileiros que confiam no governo, né, que nós temos a custódia desses dados, então temos que proteger esses dados. Então sabemos que estamos aí diante de um grande desafio. Olha, isso acontece no Brasil. Não, pessoal, isso acontece no mundo inteiro. Acontece na, na área privada, acontece na área, na, nas organizações públicas. Então, é um desafio que ele está posto, tá, pessoal? Existem dados aí é, que projetam 2025, 30, 35. É uma escalada sem precedentes essa questão dessa, da, do, do aumento, tá? Da importância e da preocupação ligadas às questões de proteção de dados pessoais, tá? e a parte de segurança da informação. O Rogério usou uma frase lá que a gente... É a nossa fase de trabalho. A gente diz que a gente não assegura privacidade se a gente não tiver várias e várias camadas de segurança. Então, quando a gente discute né, a motivação de se ter um framework, um conjunto de controles, medidas, para que você possa eventualmente fazer esse trabalho é por conta desse cenário que eu estou discutindo. E tem uma coisa assim, uma ideia que eu queria lançar para vocês, né? eu vi até o Vitor Hugo aqui do GSI, a gente vem fazendo um trabalho, uma discussão junto com o GSI, né? é, no nível estratégico do GSI, sobre é, a questão do governo digital. O governo digital sendo é, visto como uma área prioritária do governo. Existem áreas prioritárias, é, o setor de energia, o setor de águas, o setor de transporte, o setor nuclear, né, o setor de telecomunicações, ou seja, eu tenho uma série de é, é, áreas prioritárias com as suas respectivas infraestruturas críticas, que, eventualmente, se elas passarem por qualquer tipo é, de problema, eu poderei, naturalmente, ter é, problemas associados, né? E a gente usa o termo, né? Que aí muitos de vocês já conhecem, que são as infraestruturas críticas. Então, nós temos um movimento já é, para que a gente passe a olhar para o governo digital, que são vocês, que somos nós, né? Que somos todos nós, tá? como uma infraestrutura crítica e, como tal, ela precisa ser protegida, ela precisa ser acompanhada, ela precisa ser monitorada. Então, quando eu trabalho essa ideia do framework, é exatamente o estabelecimento de controles, porque no final do dia, pessoal, eu vi um colega aqui da Universidade Federal de Tocantins. Cara, é o Instituto Federal do Tocantins. Ah, o Instituto, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. No final do dia, pessoal, nós temos lá um conjunto de ativos os nossos ativos que estão lá, seja ele on premise seja ele ativos em nuvem, tá? E esses ativos muitas vezes, na maioria das vezes, ele tem ali um conjunto de dados que pertencem àquela instituição, tá? Que podem ser dados de pesquisas, dados de patentes, pode ser é, é, informações de segurança do Estado, dados do cidadão que precisam ser protegidos. Então, é, hoje quando eu falo assim, ah, a gente tem uma área prioritária de governo digital. Esse contexto que eu tento trazer para vocês, pessoal, é para falar assim, gente, essa área prioritária precisa ser... Ela, ela precisa ser monitorada, acompanhada, eu preciso ter camada de segurança, eu preciso ter governança. Então, assim, é muito importante. E vocês, pessoal, é, são esse elo, assim, fundamental para que essa infraestrutura funcione. Vou dar um exemplo para vocês. Plataforma GovBR. Né? Todo mundo aqui tem o seu GovBR né, como usuário. Só que a gente não pode esquecer que o GovBR, né, que hoje, né, hoje, nesse momento... Tá? toda a infraestrutura tecnológica da plataforma Gov.br, o acesso Gov.br, né, que a gente utiliza no nosso dia aí, com nível bronze, prata e ouro, ele está, toda essa infra está dentro de uma empresa pública conhecida como CERP, que vocês conhecem, está com várias e várias camadas de segurança, com vários e vários níveis de segurança é, é, é, é, é, e governança, mas eu não posso esquecer que os serviços que estão atrás dessa plataforma são serviços que vocês disponibilizam e hoje já são mais de 4.100 serviços digitais para o cidadão. Então é muito importante a gente ter essa, essa visão que a gente está diante de uma infraestrutura crítica, a gente está diante de é, algo que precisa... Eu dei um exemplo para vocês, tá? Eu poderia dar outros exemplos de sistemas como o DTI, que eu cuidei ao longo da minha carreira no governo federal, um deles, a conta única do Tesouro, por exemplo, deve ter colega, sempre tem aqui do Tesouro acompanhando aqui com a gente. Pois é, eu cuidei da conta única do Tesouro. Ela funciona de 6 e meia da manhã a 6 e 30 da tarde, de segunda a sexta-feira, arrecadando e pagando tudo que é movimentado no governo federal. A gente tem um CIAF, só para falar de algumas infraestruturas, alguns sistemas que são críticos, que podem eventualmente né, tirar aí uma organização do jogo. Então é bem importante dizer, cara, e como é que eu respondo isso? Bom, a gente pensou, a gente precisa de um programa que seja bom bastante para, em cooperação com esses 250 órgãos, a gente possa começar a desenvolver um trabalho para que cada vez mais os nossos sistemas sejam resilientes né, a essas investidas que são é, de outurna, né, dos criminosos, dos atacantes, em relação à tentativa de ter acesso né, a corromper ali, né, a confiabilidade, integridade, disponibilidade dos nossos dados, né, ali o, o nosso triângulo ali da segurança da informação, mas, ao mesmo tempo, também eu tenho que ter um olhar todo especial para as questões de conformidade à, à lei geral de proteção de dados em função tá, da, de, de, desses comandos, mas mais do que isso, né? para que o cidadão se sinta realmente que as suas informações estão protegidas e estão sendo usadas adequadamente naquelas finalidades às quais elas foram coletadas. Então, é um grande desafio, e a gente pensou, cara, eu consigo responder isso, começo a responder isso com a instituição do PPSI. Bom, então, quando eu olho para cá, pessoal, esse slide que vocês devem estar vendo aí, se alguém não estiver vendo, já, já me alerta, tá? A gente tem aqui um pouquinho do que é o programa de privacidade e segurança da informação. Então, o BSI, pessoal, ele tem um objetivo muito claro, elevar maturidade e resiliência em privacidade e segurança da informação dos órgãos do CISP. Pô, que legal, Léo, fiquei até animado. Então, se você tem... Eu, eu sou parte desse objetivo, sim. Na verdade, não existe PPSI na SGD, só da SGD, não. São de todos os órgãos, então a ideia é que a Universidade Federal do Tocantins fique mais fortalecida lá no final de quatro anos, ela esteja um nível de maturidade maior. Aqui surgem algumas coisas muito interessantes. Não fazemos nada sozinho na SGD. Fazemos tudo em cooperação. Na verdade, existem 250 inteligências né, em cada um desses órgãos aí. Que a, a nosso, o nosso papel é tentar integrar todos vocês, pegar boas práticas que vocês já têm hoje, fazer com que essas práticas tenham, resposta vocês conhecer, trazer é, é, uma visão é, é, muito particular nossa em relação a essa questão é, do framework de privacidade e segurança. Gente, então, falei o objetivo. Qual que é o resultado-chave que a gente espera com esse trabalho? implementação de controles de privacidade. Então, a gente criou uma série de controles de privacidade e proteção de dados pessoais. Pô, a gente não tirou isso da cartola, tá? É um trabalho bastante pioneiro, bastante inovador. Você não tem é, frameworks como esse no Brasil, aqui com certeza, e no mundo, porque é, é, é uma junção de duas temáticas que... É de forma quase que rotineira, ela é trabalhada de maneira é, é, separada dentro das organizações. Aqui na SGD a gente entende que a gente precisa trazer essa sinergia. E o resultado chave 2 é a implementação de controles de segurança. Então a gente trabalhou, e a ideia é mostrar como é que a gente criou esse framework aqui, tá? dentro dessa expectativa. Bom, o programa tem exatamente... Isso aqui vai estar na, na, na provinha, lá no final, às 5 horas. tá? um pouquinho antes ali. Então tem que anotar aí. Elevar maturidade e resiliência. Beleza, já entendi. Agora, como é que eu consigo atingir esse objetivo? Bom, por meio dos projetos. Então, pessoal, o nosso programa tem cinco verticais, ou cinco torres, que é exatamente onde a gente endereça uma série de, é, é, é, de projetos para que eu atinja esse objetivo. Então, sim, vamos começar. Eu tenho uma estrutura de governança do, pro, do projeto. Essa estrutura de governança, pessoal, isso saiu na nossa portaria 852, diz assim, olha lá dentro do ministério, por exemplo, tá? O Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, o responsável pela implementação do PPSI é o secretário executivo. Porque existe já uma série de normas que fala que a alta administração é responsável pela boa gestão, pela governança, né, pelos resultados daquele ministério. Geralmente, fica com o secretário executivo. O 02, ali, né, na, na linha hierárquica, o ministro tem uma figura é, bastante política, né, ali, de articulação, de entrega de políticas públicas, mas o secretário executivo é aquele responsável por fazer com que o ministério, tá pensando em casos de ministérios, né, ali as pró-reitorias, junto das universidades, nas agências, né, eu vi o pessoal da Ancine aqui, que faz com que isso aconteça. Pô, beleza. Então, se assim, esse é um responsável pela implementação. Pô, olha, mas aí é muito alto nível, o cara tem uma vida muito pesada, muito agitada e tal. Beleza, a gente tem quatro outros atores, pessoal, que têm papéis relevantes na implementação do PPSI. Falando muito rapidamente aqui para vocês. A gente tem a figura do gestor de segurança, o CIS lá do mundo privado, né? o gestor de segurança, que vem de uma norma lá do GSI. A gente tem a figura do encarregado pela proteção de dados pessoais que vem lá do artigo 41 da LGPD, é uma outra figura que nós temos. Nós temos a figura do diretor de tecnologia da, da informação ou coordenador geral ou coordenador de tecnologia da informação, depende da estrutura, da unidade, tá? Mas é aquele responsável que se liga diretamente com a SGD e a gente ainda tem a figura, tá? Do assessor especial de controle interno, né? É aquele cara que olha ali para ver se aqueles controles, né, se o controle interno anda bem, faz a, a interface com o controle externo. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho dessa, desses atores aí. Então, esses quatro pessoal, a princípio, além de todos os colaboradores, os times técnicos da, das áreas de TI, os times técnicos de segurança, os times técnicos de privacidade, são os responsáveis, junto com os colaboradores, pela implantação do Programa de Privacidade e Segurança da Informação. Então, assim, quando eu olho para a governança, pessoal, a, a, daqui dessa torre de governança saem as nossas normas, daqui é, saem as nossas diretrizes, saem as nossas orientações, saem daqui é, os modelos de contratações. Então, assim, é uma torre muito importante, tá? Porque, assim, ela, a, a gente pensa a concepção do programa, tá? E tem uma informação muito legal. Léo, você está inventando isso aqui agora? Você vai testar isso com a gente? Não, gente. O ano de 2022 inteiro, com 57 órgãos e 251. Por que, que eu escolhi 57? Porque tem um acórdão do TCU, o 1889 de 2020, quem quiser anotar, 1889 de 2020, que fala, olha, tem 251 órgãos, mas tem 57 órgãos desses aí que eles têm aqui, que a gente mapeou um conjunto de sistemas críticos que pode desligar o governo, tirar o governo do jogo. Pode ser lá, game over. Pô, então tem que acompanhar. Então a gente falou, pô, pô que critério interessante, deixa eu estudar um pouco. Fomos estudar e resolvemos, então, pessoal, rodar parte desse framework que a gente vai apresentar para vocês aqui na sequência, já com esses 57 órgãos. temos resultados que são animadores. Os resultados, pessoal, assim, não tem como contestar. Nós fizemos um auto diagnóstico tá? é, em março de 2022 é, com um conjunto de sete controles essenciais que a gente chamou conjuntos de controles emergenciais, tá? Muitos de vocês vão encontrar esses trabalhos quem estiver assumindo agora é, os respectivos ministérios, outros terão passado por essa experiência. E no final, Vitor, Hugo, que estou te vendo aqui na minha telinha, é um negócio assim, assustador. Fizemos um segundo autodiagnóstico em agosto e concluímos um terceiro lá em dezembro. A gente chegou perto de 97% de crescimento no número de controles implementados. Léo, dá exemplo, que controle foram esses que vocês fizeram? Bom, a gente tinha sete controles. A gente tinha um controle que a gente chamava lá controle de conformidade. Esse controle de conformidade e de segurança. Eu perguntava, cara, você tem uma política de segurança da informação? Você tem um gestor de segurança nomeado? Você tem um ETI? Ou seja, já são controles que a lei já manda fazer, o decreto já manda fazer. Já deveria ter, mas por questões outras não tinha. Então, era um controle de conformidade. Controle de privacidade, de conformidade e de privacidade. LGPD, tem um encarregado nomeado, tem uma estrutura mínima, os dados do encarregado estão publicados, estão publicizados, o cidadão consegue exercer seus direitos. Então, era... Então, você vê que é conformidade, ou seja, já existe uma lei, um decreto, uma norma, uma instrução normativa, uma portaria, que diz, olha, você tem que ter. Eu não sei se vocês sabem, tem uma instrução normativa, tem uma instrução normativa da Secretaria de Governo Digital, de novembro de 2020, a número 117, que fala assim, todos os órgãos têm um prazo, os órgãos do CISP têm um prazo de 30 dias para nomear os seus encarregados de proteção de dados pessoais. Ponto. 30 dias. O que aconteceu? Muitos órgãos seguiram a IN. Muitos órgãos resolveram não seguir a Iene, né por conta das questões outras. E, recentemente, a NPD soltou lá os primeiros processos de fiscalização. A Marta está aqui, que é encarregada do Ministério da Fazenda, deve estar acompanhando isso bem de perto, tem certeza. Aí sai lá, aí você vê lá um processo que a NPD está acompanhando de um determinado ministério, onde eles estão apurando responsabilidade, junto ao secretário executivo, estão apurando responsabilidades. pode virar um PAD, pode ter responsabilização, né, lá da 8.112, regime jurídico único, entre outras legislações 8429 por aí vai porque não nomearam o encarregado e esse órgão passou por incidente de segurança e além de não ter o encarregado ainda esqueceram de notificar a NPd no prazo previsto pela legislação só para dar um exemplo só da importância tá é, da gente ter esses controles então só voltando nesse piloto de 2022 dois controles que eu falei para vocês eram sete eu ainda tinha lá é, um controle na área de backup outro, gestão de controle de acesso, outro, gestão de vulnerabilidades, que é a parte de pets. Eu tinha um que era inventário de hardware e software e tinha um último lá, que era a parte de logs, de auditoria de logs, né? Ou seja, eu faço uma centralização de logs, no caso ali de um pós-morte, entendeu? Passei por segurança, preciso dos logs para a investigação forense, para a Polícia Federal, para o GSI, é, é, para a SGD, é, é, para o Ministério Público, e você tem que ter os logs centralizados. Então, a gente criou esses sete controles e rodamos... Ao longo de 2022, cara, um sucesso. Muito, muito trabalho, muito árduo, muito difícil. Agora, a gente buscou, pessoal, criar os controles, mas vocês vão ver, para quem já passou por essa experiência, a SGD chega muito perto do gestor. Então, a gente marca uma reunião individualizada, explica a implementação, apoia com oficinas técnicas, faz capacitação. Então, assim, só para dar um exemplo para vocês, Tá? Como que a gente trabalhou em 2022? Torre de governança. Beleza. A maturidade, pessoal, é uma torre onde a gente faz exatamente isso que eu acabei de falar. A gente acompanha a evolução desse processo. Então, a gente não espera que nenhum órgão tenha lá 100% dos controles implementados. O ano passado, de 57 órgãos, a gente tinha um ranking daqueles órgãos mais maduros. Esse ranking lá, eu falo com muito orgulho, a gente tinha lá Banco Central, tinha lá CGU, tinha lá Secretaria do Tesouro Nacional, tinha lá Exército Brasileiro e tinha Ministério da Justiça. Desses aí, eram os cinco primeiros ali. Léo, conta quem estava lá no final, nem soube tortura. Por quê? Porque é informação sensível. O cara sabe que ele estava lá na última posição e precisava evoluir. Teve muitos órgãos que conseguiram evoluir muito, muito nesse último período. Tá? Então, acho que é bem importante vocês entenderem que a gente já ganhou uma maturidade, uma experiência com a implantação do, do, dos controles, só que agora a gente está expandindo para os 32 controles, mas com uma lógica de implantação, com uma lógica, muito tranquilo e muito, muito razoável do que a gente está pensando. Só que aí, pessoal, vocês devem estar tá pensando assim, cara, mas como é que eu consigo, né, com essa estrutura de governança, com a minha estrutura aqui, é, olhando para um framework? Então, você vê que eu tenho uma torre de metodologia. Aqui, pessoal, é onde a gente... Pensa todos os métodos de trabalho, os processos de trabalho. Então, o framework de privacidade e segurança é resultado dessa torre de metodologia. Nós temos mais 17 guias, templates disponibilizados na nossa página. Vou pedir aqui para o Juli o pessoal, colocar aqui no chat. Então, você já consegue pegar o guia e todos os nossos outros guias, tá? Que faz, já, a gente já começou um movimento de convergência para esse guia maior, que é o de privacidade e segurança. Todos os nossos guias, ah, tem guia de gestão de risco. Esses sete controles que eu acabei de falar para vocês, cinco desses controles já tem um guia específico para você implantar controles de backup. Ou só para backup, tem lá um guia bonitinho, escrito um passo a passo para o cara pegar e falar ah então é assim que eu calculo a quantidade de histórias e o um período que eu vou armazenar, é isso que eu vou fazer. Ah, ensina como fazer uma política de backup? Sim, tem o um passo a passo, tá? Então é bem importante que vocês fiquem de olho nisso, tá? Então a torre de metodologia, tá? Agora, pessoal, eu estou deixando para o final porque assim, é bem legal de falar disso aqui. A torre de, de tecnologia é a responsável, tá? Aqui você vê principais iniciativas que são os projetos pela condução do CISC, o Centro Integrado de Segurança Cibernética. Então, a gente já faz um trabalho hoje. A gente realiza um trabalho de pen teste, ou seja, teste de intrusão, simulação de phishing. Olha, ó, você vai entrar aqui na minha rede, sem é autorização? Não, pessoal. Aqueles órgãos que nos consultam de maneira autorizada, nós podemos fazer, sim, um teste. Fizemos alguns no ano de 2022, com resultados muito interessantes. Ou seja, o órgão no final recebe lá um relatório dizendo, olha, a gente avaliou esses sistemas, encontramos essas vulnerabilidades, a gente sugere que você adote esse e esse procedimento para você fechar a sua vulnerabilidade. Então a gente tem é, um movimento muito forte, então o CISC, ele foi inaugurado em novembro do ano passado. É, somente esse ano, tá pessoal, de janeiro para agora, a gente já fez... Uh... 44 recomendações, ou seja, eu recomendo direto, eu não fico dando publicidade para isso por óbvio, mas eu vou lá e recomendo a Universidade Federal tal. Eu vou lá e mando uma recomendação para ela. Fala, olha, eu identifiquei uma vulnerabilidade no seu sistema tal, está aqui a forma de você corrigir. Então, muitos de vocês já falaram comigo, então se eu te ligar, não se preocupe, tá? mas provavelmente eu vou estar falando, olha, cara, encontrei uma vulnerabilidade. Léo, como que você faz isso? A gente faz escaneamento passivo das nossas redes, do nosso DNS. São mais de mil, a gente fica olhando para isso o tempo inteiro, a, a gente tem um palho já de CTI, de Cyber Threat Intelligence, inteligência de ameaças e ou seja, eu fico olhando para vocês o tempo todo. Pense na gente como um anjo da guarda, Pense, a gente, a SGD, o nosso departamento, a gente fica olhando, para os ativos de vocês, claro, aqueles que estão publicados na internet, né? aqueles que todo mundo tem acesso, eu tenho acesso, mas o atacante também tem, e a gente fica buscando por vulnerabilidades. Quando eu acho uma vulnerabilidade de maneira legal, né, dentro daquilo que está previsto ali, que você pode monitorar, que qualquer um pode, tá? eu vou e faço uma alerta para vocês. Se eu encontro credenciais vazados é, na, na Deep Web, né? você tem lá fazendo um trabalho de sitiar, eu encontro lá um conjunto de credenciais. Eu recolho essas credenciais e entrego essas credenciais e falo a você... Emergencialmente, é, você precisa é, é, é, é, bloquear todas essas credenciais tá? e criar uma política tá? para que a cada 30, 60 dias, essas credenciais oh. e, e, geralmente, a gente ainda faz uma investigação junto com o órgão ali. Então, só para falar um pouquinho do CISC, tá? isso é muito maior do que isso, tá? a parte de PENTEST, o Centro de Excelência, tá? o Framework é um dos produtos da Torre de Metodologia, tá? e a questão do CSA aqui embaixo um produto muito, focar muito nesse último quadradinho, mas eu não queria deixar de falar de pessoas. O Rogério destacou isso, a gente sabe que no final do dia é sobre pessoas, são pessoas, são as inteligências, é um conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes, como que esse cara consegue aprender. Então, o ano passado, pessoal, a gente realizou, tem alguém com, com áudio aberto, tá, pessoal? Se puder dar uma olhadinha aí, tá? É, o ano passado a gente realizou um Conjunto de capacitações, tá? A gente fez um curso de CTI exclusivo tá, para 40 participantes aí do, do, no âmbito do CISP, tá? Essa parte de inteligência é, é, é, é, é, é inteligência de ameaças, tá? A gente fez duas semanas, fizemos lá a CyberGov, primeira edição, só de cibersegurança, uma semana inteira, mais de 30 horas. Esse ano a gente vai fazer a segunda edição, já tem agora nos próximos meses, é, maio, junho, tá? E vamos fazer, e fizemos também a semana de privacidade. Vamos fazer a segunda edição agora. Todas elas pensando nessa parte de capacitação, de trazer conhecimento para o nosso pessoal. Léo, mas eu não tenho uma pessoa para fazer tal coisa. Quando é esse caso limite, a SGD entra, tá? para tentar apoiar mais de perto, então, o órgão. Então, assim, é só para deixar claro que a gente tem o panorama muito claro para a gente das dificuldades que vocês têm. Eu passei alguns bons anos aí na ponta, aí na linha de, de frente, aí levando chumbo na asa todo dia, tá? Eu sei bem o que vocês vivem, não de ouvir falar ou de ler, tá? Não, de viver mais de 10 anos, né? Eu já estou aí há 16, depois de 6 anos eu fui cedido para o Tesouro e não voltei mais. Ou seja, eu estou em órgãos aí, sempre em projetos na área de tecnologia. Então é legal a gente dizer isso, Cinco torres, isso vai estar tá na prova, né? Bem importante, mas a parte de pessoas, pessoal, a gente tem um projeto que é o Centro de Excelência tá? em Privacidade e Segurança. A gente vai consolidar várias iniciativas de capacitação, de troca com a iniciativa privada, com o governo, com a academia. Tá? A gente já tem é, é, o projeto, tá agora para maio, né? uma empresa contratada para desenhar os processos, as tecnologias, e a gente começa a dar forma para aquilo que a gente já fez no ano passado em formato piloto, agora de uma maneira estruturada. A gente tem um, um local que fica lá na 516 Norte, onde a gente pensa o Centro de Excelência para estar tá recebendo vocês. Cara, essa semana a gente vai receber uma turma aqui de 40 alunos para falar sobre segurança de redes. Ah, na semana seguinte a gente vai começar a falar é, sobre segurança em nuvem. Pô, o que, que existe? Existem de nuvem, os tipos de nuvem, a ah, nuvem privada, a nuvem pública, nuvem híbrida, nuvem é, é, comunitária, quais qual é o modelo de responsabilidade de compartilhar? Ou seja, a gente vai começar a fazer esse conhecimento circular dentro do governo. Eu sempre falava isso, né? Pô, um Andorinha sozinha não faz verão. Pô, mas estou vendo aqui o Vitor Hugo, pô, o cara é excelente, super inteligente, está lá no GSI, com algumas atividades limitadas ao, ao dia dele, mas de repente ele tem um conhecimento que eu posso compartilhar com 250 órgãos. Onde esse cara vai estar? Tá? No centro de excelência. Você combina com as chefias, ele passa uma semana aqui com a gente, faz palestras, faz curso. O nosso pessoal acabou de voltar do curso do CERT, de resposta a incidentes. Dois colegas acabaram de voltar desse curso. Eles estão habilitados a chegando aqui, poder compartilhar parte desse conhecimento com quem? Com vocês. Ó, gente, vamos pegar, aqui então, aqui, 20 tiros aqui da nossa área e vamos colocar lá no centro de excelência para que esse pessoal passe por uma capacitação. Duas pessoas as pessoas voltaram agora é um módulo avançado. Então, pessoal, a gente tem várias e várias estratégias. Então, esse é o PPSI, me alonguei aqui, mas é porque é importante. E agora eu quero entrar um pouquinho para falar do framework. Como que o framework começou, pessoal? Então, assim, qual a motivação para você criar lá um framework que tem um conjunto de controles e medidas de segurança e privacidade para que você possa, eventualmente, aumentar essa resiliência? Bom... Eu tenho o decreto aqui, o 10.332, que é a Estratégia de Governo Digital, que é 20.22, mas ela foi prorrogada até 31 de dezembro de 2023. Quase todo mundo aqui deve saber que a EGD fala disso. E tem dois objetivos claríssimos. O 10 fala em implementar a LGPD no âmbito do governo federal e o 11 fala a garantia da segurança das plataformas de governo digital e de missão crítica. Essa missão crítica vem lá do Acordo 1889 de 2020. Então, eu já tenho aqui da onde dizer, olha, já tem um decreto do, do presidente que manda eu fazer isso daqui. Pô, beleza, então vamos fazer. Só que aí, pessoal, nesse momento a gente está construindo a nova EGD, para que vai ter vigência a partir de 1 de janeiro de 24, e agora a gente dá um passo a mais. A gente começa a discutir a Estratégia Nacional de Governo Digital que aí começa a sinalizar para estado e município como é que o governo federal pensa, não é obrigatório, por óbvio, pela autonomia de estado e município, mas hoje a gente tem a rede GovBR, não sei se todo mundo sabe, mas todos os 26 estados e mais o Distrito Federal já aderiram à nossa rede GovBR. É uma rede de troca de informação e conhecimento. Mas para além disso, pessoal, a gente tem esses acordos aqui, eu tenho outros ainda, tá? O 1889 fala de sistemas informacionais críticos, tá? Daqui a gente tira, até chegar à portaria agora, a gente sempre apontava para esse acordo, a necessidade de você olhar para esses sistemas críticos, se eu perguntar aqui para os 251 DTIs aqui, eles vão falar, olha, aqui eu tenho 100 sistemas aqui na Ancine, mas desses 100, eu tenho 10 que se cair, se eu tiver qualquer comprometimento aqui, eu vou ter sérios problemas com as atividades finalísticas da Ancine, então eu preciso proteger esse sistema, esse acordo ele fala isso, ele dá alguma sinalização nesse sentido. Tem outro acordo aqui que foi muito conhecido de vocês aí, o 384. Foi um grande diagnóstico que o TCU fez, tá? Sobre o diagnóstico do grau de implementação da LGPD. E aqui eu estou trazendo outros aqui, né? É, esse mais recente, o 1868. E todos eles no mesmo caminho. Olha o que diz esse acordo aqui, o 9.1. Recomendar a SGD considerando o controle, a jurisdição sobre o, sobre o, sobre o, o, o, o CISP, tá? consultando a NPD e GSI, auxiliar a adequação das organizações do CISP. Então, além de ter no nosso decreto de criação, além de ter na EGD, além de ter os acordos, o TCU começou a falar, cara, no CISP vocês devem se movimentar para apoiar os seus órgãos. Olha para pessoas, olha para tecnologia, olha para processo. Essa semana, pessoal, só para em primeira mão aqui, a gente teve. É a terceira reunião que a gente tem somente esse ano. Tá? A gente teve no TCU, segunda-feira, tá? É, segunda-feira, ficamos lá de 3 às 5 da tarde, apresentando para eles a portaria 852. Eles ajudaram, teve um olhar do TCU sobre essa portaria, e eles estão integralmente com a gente. Tanto o TCU quanto a CGU estão adotando o nosso framework. Olha só que coisa legal. O TCU aparece para fazer uma auditoria na ANSINE, eventualmente na ANVISA, na ANAC, ou seja, qualquer organização que está sobre a jurisdição, ou seja, todo mundo né, no, no, no, na administração pública federal, e eles estão adotando o nosso framework como uma boa prática a ser seguida pelos outros. Então, é uma coisa muito boa, porque assim, a CGU não vai pedir, ah, adote tal modelo. O TCU vai falar, ah, adote o modelo 2. Aí vem o Ministério Público, olha, vocês deveriam olhar para o modelo 3. Ou seja, o coitado do gestor que está lá na ponta, ele fica sem saber para onde correr. Então Houve esse alinhamento tá, com os órgãos de controle, então assim o TCU tá. Ele só não está aqui hoje por, por uma questão de estratégia mesmo, né? Eu falei, bom, quero conversar com o meu pessoal primeiro, tá? Mas eles se colocaram à disposição para estar aqui junto com a gente. Então, tem um negócio bem bacana. Eles especializaram aquela antiga SEFT que olhava para a parte de, de TI. No governo, tá? Eles criaram lá agora a Audi TI, e dentro da Audi TI, tá, Marta? Aí uma informação bem legal. Tem uma diretoria que olha para a parte de privacidade e proteção de dados, que o Harley é, é o diretor dessa área, e tem uma outra que olha para a cibersegurança. Então, existem duas diretorias olhando para essas duas temáticas, tá? É, que são as nossas contrapartes com que a gente conversa. Pô, o que legal, mas tranquilo. Quer dizer que você já alinhou lá com o pessoal, do, tesor, é, do pessoal do, do TCU e também com o pessoal da CGU? Sim, pessoal. E eles estão bem bem animados, com a possibilidade da gente ter um framework é, é, é único, tá? Para que a gente possa começar a buscar aí uma padronização. Mas vamos em frente, que eu já falei demais. Como é que está estruturado tá? o nosso guia, o nosso framework, tá? Essa ferramenta tão importante que vem lá da torre de metodologia. Aqui é uma visão, tá, pessoal? Muito alto nível, tá? Do guia, do framework. Ele foi estruturado em oito capítulos. Gente, isso aqui é quase uma... É uma dissertação de mestrado, é uma tese de doutorado. São anos, né? de consolidar trabalho, experiências né, é, é, das pessoas, foi, foi, assim, isso foi tocado aqui pelas, pelo departamento integralmente, mas quando esse framework ficou pronto, pessoal, ele foi disponibilizado para o GSI, foi disponibilizado para a NPD, foi disponibilizado para o TCU e foi disponibilizado para a CGU. Por quê? Eu falei, gente, vocês não precisam aprovar, até porque vocês não podem, porque vocês são agências, né? vocês nos fiscalizam, mas vocês podem fazer uma leitura Tá? deixamos lá com eles quase três semanas, na verdade, no final ficou quase um mês, tá? com esses órgãos, para que eles colocassem um olhar. O que, que vocês estão vendo? Funciona para vocês? Isso faz sentido isso que a gente está falando? Isso aqui é uma coisa que a gente está fazendo, não faz o menor sentido para vocês? Então, recebemos contribuições do GSI, contribuições da NPD, contribuições do TCU e da CGU, sempre lembrando, eles não aprovaram nada, tá? a gente não tem um selo, ah isso aqui é o, é o framework que a NPD recomenda para todo o Brasil. Não, não é isso. Tá? que fique claro, mas houve um olhar, uma leitura, um detalhamento e muitas boas sugestões que foram incorporadas nessa versão 1.0. E logo daqui a mês vai ter uma versão 2.0, 3.0. É um processo de melhoria contínua. Eu não vou conseguir acertar de primeiro. Ninguém consegue. A gente fez uma coisa muito boa, mas não é excelente. Então pode ser que daqui a algumas semanas, daqui a alguns meses, pô, agora sim está tá, 9,5%. Hoje está oito, está oito e meio, está nove. Pô, mas eu quero 10. A gente vai aprimorando. O guia, então, pessoal, ele tem oito capítulos, tá? Então, vocês entenderam a lógica de construção. A gente envolveu todos esses atores. É, tem um primeiro capítulo que fala de uma fundamentação. Eu tenho o controle de estruturação básica. Vocês vão entender o que é esse controle de estruturação básica em segurança e privacidade. Tem os controles de cibersegurança. Olha que legal, tem um capítulo só para cibersegurança. E tem um controle só de privacidade. Então, tem um capítulo só para controle de privacidade cidade, eu tô numa tacada só, um olhando muito a NPD, outro olhando muito GSI, tem um capítulo 5 que é a mão na massa, como implementar o framework, vocês vão ver que tem um ciclo, né, que eu preciso respeitar, tem uma parte, pessoal, que assim, cara, obra-prima, né, é uma parte muito legal, que a gente criou dois indicadores, o IPRIV, tá? que é o, é o indicador de maturidade em privacidade, e o ISEG, que é o indicador tá, de maturidade, e a gente vai acompanhar isso ao longo dos anos. Pô, a Ancine começou lá com o iPriv de, é, de, de 1 a 5, começou com 3,5, daí a um ano ela estava em 3,7, daí a três anos ela chegou lá em 4, ou seja, você vê um processo de evolução. O 7 já fala da ferramenta, então eu vou mostrar aqui a carinha, tá. não é o objetivo agora aqui, a gente detalhar aqui para esse público, tá? mas é bom saber que... Existe já uma ferramenta disponibilizada no nosso site para que você faça essa autoavaliação, que eu vou falar do processo. E ali, considerações finais, aí, são algumas reflexões que a gente tem tá, sobre essa questão. Beleza até aqui, pessoal? Então, vamos seguindo. Tá? É, vamos é, começar, então. É, olha, mas não começou, não. Vamos falar um pouquinho, então, da fundamentação. Capítulo 1, tá? A nossa frase de trabalho, não há privacidade sem segurança. Eu repito isso para todo mundo, pro porteiro aqui do prédio, no posto de gasolina, quando eu estou almoçando, para quem eu encontro, eu falo, cara, não tem privacidade sem segurança. Porque aí fica essa discussão, ah, mas a minha área de privacidade é mais importante que segurança. Eu falo, gente, olha só, no final do dia, o dado pessoal tá? está armazenado dentro de um sistema, dentro de um, um, um sistema nosso, da administração, e o cidadão de boa fé foi lá e, e passou esse dado, eu tinha uma finalidade específica, eu armazenei esse dado e eu preciso proteger esse dado. Não adianta a gente ficar discutindo. Então, o que que balizou, pessoal, a construção do framework com seus 32 controles, tá, e mais de 300 medidas? Normas legais de conformidade, LGPD, os vários normativos do GSI, tá, a Política Nacional de Segurança da Informação, a PNSI, é, e até interessante, né, o decreto de 2018, a LGPD de 2018, então você vê que a gente vem num processo de amadurecimento. A estruturação básica, tá pessoal, de gestão em privacidade e segurança, a gente ainda teve. Né, pô, quem que são os atores? Né, o, o que que tem que estar tá funcionando nos órgãos? Gente, eu estou falando isso para vocês. Para quem não acredita no Léo, ah, o Léo está falando isso aqui para preocupar. a Gente, não, longe disso, pessoal. Eu sou um cara... Quem me conhece mais no dia, eu sou super tranquilo. O mundo está caindo, eu estou ali com essa mesma cara. Fala, gente, calma, vai dar tudo certo, vamos controlar. Quem gere crises precisa ter esse sangue frio. Cara, mas assim, eu estou mostrando isso para vocês, assim. Se você entrar no site da NPD agora, você vão ver que tem sete ou oito processos que foram agora, que eles estão chegando na fase final de apuração e foram divulgados. Você vai ver que dos sete ou oito ali, sete deles são de órgãos públicos. Porque, então... Quem tem que estar tá olhando para isso aqui? Pô, os dirigentes de ITI, o gestor de segurança da informação, o responsável pela unidade de controle interno, o comitê de segurança da informação, a, a ETI. Ah, Léo, eu não tenho ETI até agora. Falei, uai, gente, eu mandei um ofício tem um mês atrás. Falei, olha só, é, quem tem ETI, é, eu preciso do ponto focal, eu estou fazendo um levantamento dentro da minha área, lógico, ali dos 200 ali, muito olhando para o 10748, que é o REGIC, né, é, é, é, que é lá do GSE, é um decreto que cria a rede, né? É, é, é, que cria a Regic, né, que, que é uma rede. Falei, cara, mas dentro da minha área de responsabilidade é que eu quero ter aqui um conhecimento, um aprofundamento. Pô, então, assim, eu recebi de vários olhos. Léo, eu ainda não tenho ETI. Eu estou constituindo a minha ETI. Falei, cara, então é para ontem. A gente precisa constituir a ETI. É aquela primeira linha de frente ali. Mas se você olhar para o que eu faço lá o conceito de ETI ir às acervas. Enquanto você não tem ETI, eu posso te apoiar. Eu tenho uma equipe que vai lá e te apoia, vai lá e te ajuda, tá? Cara, é, a gente pode deixar a dúvida para o final. Eu vi uma mãozinha levantada aqui, Sádalo, né? Se a gente puder, tá? Eu já tiro essa dúvida, deixa anotada aí no chat, a gente conversa rapidinho. O encarregado pela proteção de dados e também a Política de Segurança da Informação. Por que, que eu estou chamando de estruturação básica? Gente, isso aqui são normas. Tudo isso que está aqui no item 2, Vitor Hugo, o Vitor Hugo sabe melhor do que eu isso aqui. Tudo que está escrito aqui já deveria ter sido feito. A gente sabe, pessoal, as dificuldades que a gente tem no dia a dia. Léo, quando você foi DTI lá no Ministério da Justiça, na Presidência da República, por onde você andou, você tinha tudo isso aqui? Cara, em alguns momentos eu tinha tudo, em alguns momentos eu não tinha tudo. Porque a pessoa que era lá o, o gestor de segurança saiu. Aí eu precisei de um mês para nomear outro. Então, a gente sabe que tem essa variação. Gente, mas no geral, você tem, que ter, você tem que atender a maioria dessas questões. E o nosso framework vai te ajudar com isso, que vai ser um ponto de verificação. Você tem um gestor de segurança nomeado? Tique. Ah, não tem. Então, tem que nomear. Secretário executivo, eu preciso nomear um gestor de segurança. Existe uma norma que já diz que eu tenho que ter um gestor de segurança. Ah, mas eu não tenho a pessoa. Secretário executivo. Eu sempre falo isso, pessoal. Escalhe o seu problema. Escale o seu problema, senão ele vai ficar no seu colo. Você precisa dar visibilidade para a administração. Cara, o secretário executivo ele tem 100 coisas para fazer no dia. Se você não tiver um momento de qualidade com ele ali, explicar ali para a alta administração, olha, existe uma norma, existe algumas normas, existe um framework que a gente precisa atender, minimamente você tem que fazer a sua gestão de risco e informar. Reporta. Olha, fiz tudo o que eu podia fazer com os recursos que eu tinha. Fiz o melhor que eu podia fazer com aquilo que eu tinha. Cara, Show. Item 3, pessoal, abordagem de controles de cibersegurança. Então, qual que foi o nosso referencial? Tem muitos colegas de segurança aqui, foi o CIS-8, tá? Então, a gente foi a primeira instituição a traduzir o CIS-8 para o Brasil, tá? Então, a gente tinha uma versão que era 7.1, então agora existe a 8.0. O CIS-8, que é o CIS-Control, né? Foi base para o nosso framework. O Cisco Guia Complementar de Privacidade, cara, isso aqui é uma obra prima é o cara olhando para controles de segurança mas tendo uma preocupação com a privacidade das pessoas. A gente estudou isso aqui a fundo faz parte do nosso guia Grupos de implementação do controle. Né? Aqueles implement... implementation group, né o 1 2 e 3 fez parte tá? e o NIST que é, o mais... é um dos mais conhecidos no framework. O ano passado nós estivemos fisicamente lá nos Estados Unidos no NIST e apresentamos o framework tem dois colegas que estão aqui na reunião com a gente e a gente sentiu depois no final eles comentando, isso que a gente causou, digamos assim, eu não vou falar que desconforto, tá? E não vou ser arrogante aqui, mas a gente viu que a gente causou estranheza no pessoal do NIST, porque eles falaram, cara, que interessante, eles estão trabalhando privacidade e segurança junto, nós não trabalhamos. Nós soltamos guias diferenciados. E aí, passado alguns meses, eles começaram a olhar para essas duas temáticas. Eles têm até um programa agora que fala de privacidade e segurança, que é um centro de excelência lá, que é, é, aí é uma outra hora para um outro momento, mas só para deixar claro, que a gente está é, é, é, trazendo uma abordagem bastante inovadora. E o item 4, pessoal, a gente olhou só para proteção de dados pessoais e privacidade. Digamos assim, vieram informações tá, desses quatro blocos aqui que eu estou mostrando para vocês. Então, eu não esqueci da NPD, não esqueci do GSI, não esqueci das normas consolidadas, não esqueci desses atores aqui do item 2, busquei... Como base, o item 3, que são todos esses controles que muitos de vocês já conhecem, e agora o item 4, a gente partiu quase que do zero, né? Porque a gente construiu, tá baseado nessas ISOs aqui: os, os encarregados de proteção de dados que estão aqui, os times de privacidade que estão aqui na reunião, conhecem aqui melhor do que eu. Tá? A gente buscou usar 27701, né? É, todas essas NBS Também usamos por óbvio o um NIST Privacy, né? que ele, ele é bem consolidado, os guias orientativos da NPD, os nossos guias, tá? Então, assim, foi um consolidado desses quatro itens aqui que a gente conseguiu. Ah, Léo, poxa. Agora eu tô tranquilo. Peguei, pensei que você pegou um guia, um framework lá americano ou europeu, e trouxe para cá e falou: ó, é para usar. Não, pessoal, nada disso. Isso é um trabalho de alguns meses de consolidação, de envolvimento de vários atores, tá? Para a gente seguir. Capítulo 2, pessoal. O que, que a gente chamou aqui, pessoal, de estruturação básica, tá? É, em segurança da informação e privacidade. A gente entende, pessoal, que para funcionar, vai vendo, Vitor Hugo, para funcionar, eu tenho que ter o que eu chamo de controle zero. É a base. É uma estrutura que eu tenho que ter, e aí eu faço referência à, à, à nossa IN01, a IN3 da, da CGU, a IN1 é, é, do GSI, a LGPD, ou seja, todas as normas que já fala. cara, você tem que ter os atores para implementar esse framework, você tem que ter os atores para fazer o PPSI funcionar na, na ponta. Quando eu pego essas normas que eu estou mostrando para vocês, eu venho e escrevo assim responsabilidade da alta administração, garantir que a estruturação básica em segurança e privacidade seja estabelecida no órgão. O secretário executivo vai ser cobrado. Olha, não fala isso não, que eu vou contar para o meu. Pode contar para o seu secretário executivo. Porque, na verdade, não sou eu que estou dizendo isso, pessoal. Já está escrito em normas. Eu estou dizendo para vocês, vai dar uma estudada nos processos que estão abertos na NPD de apuração de responsabilidade. Uma delas é de um órgão que não nomeou o encarregado de proteção de dados. A SGD, pelo menos em três oportunidades, alertou esse ó. Falei, cara, é importante. Depois eu formalizei. E os caras, por questões outras, outras prioridades, eu entendo isso no dia a dia, mas agora isso está sendo apurado e vão ter que se explicar. V provavelmente terão que se explicar. Não é o caso de você, que o pessoal vai sair daqui, já fizeram isso, vai ter essa preocupação de chegar para o secretário executivo, chegar lá para a chefe de gabinete, chegar para a alta administração na agência, chegar para o conselho de administração lá, na ANCINI, na ANAC, na Visa, ou seja, qualquer agência dessas, foi falar, cara, participou de uma apresentação da SGD, os caras estão com um framework bem bacana, e eles tiveram o cuidado de chamar de controle zero. Tudo começa, você ter o gestor de TIC, né, que é aqui o diretor, o coordenador, ter o gestor de segurança, ter uma, um responsável pela unidade de controle interno. Agora, eu não estou inventando nada aqui, pessoal, isso aqui são coisas que já estão em normas. Pô, o comitê de segurança o equivalente, ter ETIR, ter um encarregado de proteção de dados, ter uma política de segurança da informação, o que a gente está pedindo é o que já está em norma. Na verdade, assim, no bom sentido, tá, pessoal? Na verdade, isso aqui já são dívidas, né? Isso aqui já são dívidas que eu já tenho, porque já existe norma há mais de um ano que diz que o órgão tem que ter... Agora, pessoal, muita calma nessa hora. A gente acabou de passar por uma transição de governo. As estruturas estão sendo compostas agora, as pessoas estão sendo contratadas, as novas estruturas, os novos ministérios estão sendo organizados, alguns com estruturas compartilhadas aqui, até, inclusive, aqui no MGI, a gente está atendendo ali a seis ou sete ministérios. Então, a gente tem super tranquilidade quanto a isso. O que a gente está fazendo aqui agora, né, como o Rogério falou, é um passo por vez. O que a gente está querendo fazer é alertar vocês para que vocês alertem a alta administração de cada um dos órgãos aí. Se você é da equipe aqui, não conseguiu vir o seu encarregado, o seu diretor de tecnologia, cara, pega esse material aqui, pega essa apresentação, marca com ele uma reunião na próxima semana e dá notícia disso aqui. Daqui a pouco vai estar tá eu batendo na porta lá para marcar a primeira reunião do PPSI, na Universidade Federal de Juiz de Fora, lá na minha cidade, lá no interior de Minas. A gente vai fazer. E aí, fala, e aí, gente, cadê o gestor de STIC? Cadê o gestor de segurança? Cadê a unidade de controle interno? Que, na verdade, já tem que fazer, porque já existem outras normas, não é a SGD que está inventando. Então, a gente chamou de estrutura básica, ou seja, tem que fazer esse, esse básico bem feito para que eu comece a trabalhar tá, com as outras questões. Bom, então, acho que ficou claro para vocês. Se tiver alguma dúvida, a gente vê mais à frente. Aqui, pessoal, é bem legal. Aqui fica bastante técnico, tá? eu até gostaria, assim, eu sou apaixonado por isso aqui, mergulhar aqui, mas eu acho que o caso aqui é mais trazer uma visão. O capítulo 3 do framework, ele foca somente em cibersegurança, ou seja, você já tem a estrutura do controle zero, eu já tenho todos os atores nomeados, ou boa parte dos atores já sabe, já existe um gestor de segurança, já tem um DTI, o cara já sabe que tem essa responsabilidade, já compartilhou ela com o secretário executivo, que é o último, aquele responsável em última análise, junto com o ministro, e aí a gente começa a olhar para os controles de segurança. Os controles de segurança cibernética, pessoal, basicamente, todos eles, eles vêm aqui do CIS-8. Por que o CIS-8? Aqui vale uma observação muito importante para quem não é do ramo, para quem está olhando só para a privacidade, para quem é só, ele é o diretor de tecnologia, mas não tinha contato com isso aqui ainda, ele está vendo isso pela primeira vez. Então, o CIS, pessoal, é uma instituição internacional americana Tá? É, ele já está na versão 8, esse guia, ele reúne, pessoal, é, um conjunto de 18 controles, tá? onde é, uma vez que você consiga implementar ao longo dos anos, escuta o que eu estou falando, ao longo dos anos, tá? você vai levar uma grande, um período muito grande para fazer aqui, quando você consegue implementar um conjunto desses controles, ele coloca assim, olha, na média, é, você implementando esses controles aqui, você vai se defender de 80%, 90%, dos principais vetores de ataque que você teria caso você é, é, fosse atacado. Com esses controles, na média, você vai se defender de 80, 85, ou seja, então já há uma gestão de risco embutida por trás desses controles do SIS. Então, a gente discutiu isso arduamente, né? é, tanto com a NPD quanto com, com, com o TCU, né? a gente fez várias discussões sobre essa questão. E a gestão de risco. A gestão de risco está embutida, porque esses controles aqui, tá? E a ideia é que muito em breve a gente comece a sinalizar para vocês: olha, gente, a gente entende que é, um IGU, uma primeira trilha, a gente precisa olhar para os controles. Um, dois, três, quatro, cinco. Estou chutando aqui, tá, pessoal? Esses aqui são aqueles que são prioritários. Minimamente, cara, Léo, mas eu tenho aqui um conjunto de sistemas críticos que pode parar o país, cara. Então, você tem que ir para um grupo de implementação dois. Ou seja, você tem que elevar a sua régua. Então, é bem importante, pessoal, vocês entenderem tá, que esses controles do SIS, Cara, isso aqui é, isso aqui é uma obra-prima, porque aqui dentro você encontra as medidas. Então, tem um detalhamento. Por exemplo, inventário e controle de ativos institucionais. Cara, olha que coisa doida. Se você não sabe os ativos que você tem dentro da Universidade Federal da Alegria, sei lá, para não falar um específico, se você não sabe aonde estão seus ativos, onde estão seus servidores, aonde está sua rede, aonde estão seus endpoints, ou seja, se você não sabe onde está seu firewall, seu... cara, se você não conhece sua estrutura, como é que você vai defender isso? Então, a primeira coisa é inventariar os seus ativos. Pô, se você não sabe o software que você tem na sua rede, e, Léo, aqui o pessoal instala só software. Você não, você não homologa os softwares que são instalados na sua rede? Não tem aí uma central de software que o cara pode fazer o download dali? Que só o, o admin consegue fazer essa, essa instalação é, direta? Pô, inventado e controle de ativos. Só para dar exemplos, pessoal. Cara, a coisa mais comum... Eu, eu não gosto daquele modelo padrão de apresentação de cibersegurança. Sabe como é que é isso, Vitor? Eu estou te vendo aqui, os colegas de segurança. Léo, não aguento mais escutar isso aqui. É aqui, é fora do Brasil, qualquer lugar. O cara vai, ele projeta um slide, dá, bo... dá bom dia, boa tarde, boa noite. Aí ele vai e coloca lá vários incidentes de segurança que aconteceram. Ah, governo tal, passa para o fulano faz isso, foram atacados é, um milhão de ataques, tal, tal, tal. Aí no final ele vai, passa esse slide, aí faz aquele terror. Aí depois ele fala, olha, o ideal aqui é você adotar esse modelo aqui da nossa empresa, ele é infalível, ele é 100%, tal, tal, tal. E no final ele vai e coloca o cartão dele e fala, olha, eu atendo nesse número aqui, eu posso te vender a solução. Para a gente isso não funciona. A gente acha que isso está errado. A gente já sabe que o ambiente ele é muito adverso. O ambiente, a gente tem uma série de preocupações em relação a esse ambiente que vem só é, piorando. Então a gente tem uma abordagem é o seguinte, cara, isso está dado. Eu não preciso ficar repetindo isso para o gestor, que é, é, é, é, o Brasil, né, o mundo, vem passando por uma série de incidentes de segurança. A gente teve agora aí a crise Ucrânia-Russa, né, é, é, né? no, no dia do ataque, pessoal, tá? eu, eu li um relatório, tá? no dia do ataque, eles tiveram um, um ataque cibernético conjunto às infraestruturas críticas da Ucrânia. Então o ciberespaço agora deixou de ser a guerra convencional, é a guerra cibernética. A gente, por vezes aqui, a gente começa os nossos órgãos, os caras vão lá e fazem um, faz um relato no SIS. Então, existe lá é, é, a previsão de você fazer um relato de um incidente de segurança para o CIS, né? para o né? Aí a gente recebe essa informação, o cara falou, Léo, eu preciso de uma reunião, cara. A gente tem observado aqui uma quantidade grande de ataques de serviço de negação de serviço. Os famosos DDoS, tá muito estranho isso aqui, aí, aí só que eu começo a gerar inteligência, eu vejo o que aconteceu no órgão 1, no órgão 3, no órgão 4, falo, gente, tem alguma coisa errada acontecendo, aí quando você vai mapear, você liga os pontos, você fala, cara, é uma nação estrangeira, né? a gente começa a mapear, fazer uma triangulação, começa a olhar para os IPs e fala, cara, isso está vindo lá do eixo do mal. Isso pode estar vindo eventualmente da China, é, isso está vindo lá da Coreia do Norte, isso está vindo do Irã, tá? ou isso está vindo da Rússia. Caramba, o que está que acontecendo? A gente tem que se proteger. Ah, Vamos alertar o CETIRGOV, ah, vamos alertar o Condecib. Por que, que a gente pode fazer? Então, pessoal, ter esses controles implementados, só voltando agora, é muito importante para a gente se defender. A gente já sabe que o um ambiente é extremamente adverso para a gente. E a gente sabe que o atacante ele tem tempo, ele tem recursos, eles têm tecnologia, tem dinheiro. Eu não sei se vocês já leram a respeito, pessoal, mas geralmente é, os grupos de né, que é uma modalidade bastante agressiva, é, onde você tem né, é, é, os seus ativos criptografados, depois se cobra um resgate e uma extorsão para não vazar os dados, é, é, é, virou um verdadeiro negócio. Você tem lá o CEO lá daquele grupo de Hanson e tem caixinhas, departamentos especializados. Tem um cara lá que faz lá a parte de recon, reconhecimento, ele contrata lá é, é, é uma empresa especializada em phishing. Então ele terceiriza tudo. E no final o cara faz assim, uma operação dessa para atacar é, um conjunto de países ou de empresas, pô, tá custando para o cara um milhão de dólares. Só que ele está projetando receitas da ordem de 50 milhões de reais depois de um mês. Eu li um relatório que era isso. Os caras ficaram lá infiltrados, investigando, investigando, aí prenderam todo mundo, e aí fizeram um relatório, e fizeram lá para essas empresas que geram esse tipo de informação de inteligência, falaram, o negócio dos caras é isso, eles investiram um milhão e tinham expectativa de chegar a 50 milhões, atacando aí um conjunto de empresas. Só que aí, cara, infelizmente, no meio disso tudo, está lá a gente, governo aqui no Brasil, recebendo ataques de tudo em é canto do mundo, tá? O cara, como eu disse, o saber espaço não respeita fronteiras físicas, tá? Esses são os nossos controles. O capítulo tem uma contextualização do objetivo, então cada um dos 18 controles fala assim, por que inventário e controle de ativo institucionário? Por que, que eu faço isso? Então tem uma explicação para você, por que implementar aplicabilidade implicações de privacidade. Gente, isso aqui é bem importante, você não pode ficar monitorando de maneira irrestrita é tudo que o seu colaborador faz a, no... a título de segurança, tem um limite. Algumas coisas podem ser monitoradas, mas algumas coisas não podem ser monitoradas, porque você atravessa aquela fronteira ali da privacidade. Então, a gente teve esse cuidado e tem um box ali, né? O Julierme até me pediu para destacar isso aqui, o Fique Atento. É uma dica bem pequenininha ali que fala, olha, cara, se você for implantar, faça isso, é, porque, é, inclusive, esse controle, eu já tenho um passo a passo, um checklist de como implantar o controle. Então, você vai encontrar esse box, fique atento, que eu dou uma dica para você em cada um dos controles, aonde você vê o passo a passo para implantar. Pô, Léo, que maravilha, cara, é pegar isso aqui e começar a trabalhar. É isso mesmo, tá, pessoal? Então, tem um box, fique atento, tá? É, o anexo 4, ele traz essas medidas, são mais de 300 medidas de privacidade, somando, tá? Privacidade e segurança, tá? São mais de 300 medidas, aonde tem as medidas detalhadas nesse anexo 4. Vamos em frente, que o nosso tempo está passando aqui. Respira aí, pessoal, toma uma água e ninguém vai embora não, que é importante. Controle de privacidade, cara, a mesma lógica do anterior. Aqui a gente construiu do zero, a gente criou do controle 19 até o 31, são os controles de privacidade e proteção de dados pessoais. Aí, Marta, você deve estar escutando, não poderia ser diferente, a gente começa com inventário e mapeamento dos meus dados pessoais da organização. Se você não sabe onde estão esses dados, se você não tem ideia minimamente quem são, é, é, é, os proprietários desses dados, quem é, quem é responsável, né, quem é o guardião desses dados, o, custo, o termo é esse, tá? quem é o custodiante desse dado, você vai ter sérias dificuldades de proteger esses dados, de aplicar, e diz, chega lá o titular de dados e fala, eu gostaria de saber se o órgão X, tem dados, tem registro a meu respeito. O cara fica uma semana, um mês para tentar olhar todos os bancos de dados para saber se tem um dado lá do Léo. Por quê? Porque ele não tem, eventualmente, um inventário. Então, existe um guia nosso que fala como fazer inventário na administração pública. Já está público, está publicado, você pode pegar o nosso guia. Aí, depois, vem um controle só de finalidades e hipóteses legais, as 10 hipóteses legais lá da LGPD, a parte de governança, política, processo, procedimento. E a gente vem descendo aqui, pessoal, especificamente. Então, o encarregado que está aqui na reunião, ele tem que, num primeiro momento, olhar para esses controles aqui, tá exclusivamente da parte de privacidade a lógica é a mesma pessoal contextualização do objetivo por que implementar e fique atento a gente já foi procurado por Microsoft já foi procurado por várias empresas cara como que a gente ajuda a fazer esse framework ser conhecido em todo o Brasil a gente quer ajudar porque a gente acha muito legal isso aqui universidades buscando a gente ah, que a gente quer colocar isso aqui na grade do nosso curso para o pessoal começar a trabalhar Eu Falei, gente calma centro de excelência tudo vai acontecer dentro do centro de excelência porque pessoal eu não vou, né? nós não iremos capacitar de forma aleatória. Quando eu for capacitar, eu vou ficar o tempo todo olhando para esses controles aqui do CIS e para esses controles aqui de, de privacidade. Aí não adianta o cara falar, ah, eu gostaria de fazer um curso na área de transformação digital. Eu falei, não, cara, tudo bem. A SGD tem uma outra área aqui que fomenta curso por meio da ENAP, lá da Escola Virtual de Governo, a EVG, tem um curso lá, uma trilha de transformação digital. Para privacidade e segurança, vocês vão fazer o curso que a SGD vai pagar, vai disponibilizar para vocês, seguindo o nosso cor, o coração, que é exatamente os controles de privacidade e segurança. Então você começa a ver uma sinergia entre as torres, tá, pessoal? As coisas não são é, é, é, aleatórias. Então do controle 19 a 31 a gente fala de privacidade, é isso que está é, formalizado tá? para vocês ficarem atentos. Vem um ponto importante aqui, pessoal. Quem está dormindo, acorda, quem está desconcentrado, concentra, quem está em outra reunião, sai. Por quê? É a parte de implementação. Aqui tem um negócio muito legal, pessoal, que é o seguinte. A gente pensou uma estratégia tá, de como a gente pode implementar esse framework. Então, se você pegar a portaria lá, 852, ela fala, olha, em 180 dias, em até 180 dias, o órgão deve passar pelos itens 1, 2, 3 e 4. Tá? A gente vai regular isso aí para vocês tá? e começar a fazer a implementação do framework. Ainda tem uma ressalva lá, que poderiam ser prorrogados por igual período, desde que devidamente justificado, tá, tá, tá, tá. A portaria está vigente desde segunda-feira. Então, o tic-tac começou dia 3 de abril, tá? 3 de abril, ou seja, dois dias atrás né? a portaria está vigente. Dois dias depois a gente já está conversando com vocês. Então, basicamente, pessoal, a gente vai ter uma ferramenta para vocês fazerem a autoavaliação, naquele formato de CSA, né? Daquela autoavaliação, para você conseguir se achar e falar, cara, em qual estágio que eu estou hoje quando eu olho para 32 controles? Ah, cara, de 1 a 10, eu tô no 3, eu tô no 2. Cara, não adianta, você precisa. Então, pessoal, é muito legal, quando você olha para esse desenho aqui, é, a gente tem um círculo externo, tá? que é, fica muito aqui, é, junto com, a, assim, aparece muito a cara da... da... Olhando aqui para a direita, tá? Da SGD, com esse, o anel externo, né? a Secretaria de Governo Digital. Fazendo esse acompanhamento, esse apoio, né? Junto com vocês, e o anel interno com o órgão implementador, que são vocês. Né? Então, assim, basicamente o ciclo né, tem quatro etapas: uma autoavaliação baseada nos 32 controles. Depois você vai gerar um gap análise. O que é gap análise, é Assim, lacunas, né? Ah, eu deveria ter cinco controles, eu tenho três, eu tenho quatro. Beleza, vai gerar ali uma lacuna, a partir daí você vai construir um plano de trabalho. Cara, você não tem que ter os 32 controles implementados hoje, não. Léo, só tem um. Paciência, cara. você tem um, você tem um. Pô, mas mês que vem, talvez você tenha que ter dois. E no outro mês, três. Você tem que, a gente tem que ver a evolução. Vocês precisam evoluir para se sentir mais seguros, tá? Então, vem um planejamento de como implementar, tá? E depois vem a implementação, que é um plano de ação, que aí a gente vai fazer o acompanhamento. Aí aqui eu vou fazer várias, várias observações. A primeira delas, pessoal, é que o TCU comprou essa lógica. E a CGU também. Então, não, vai, não estranhe quando o cara estiver no, no âmbito de uma auditoria, ah, o órgão passou por um incidente que teve repercussão nacional. Vocês já viram acontecer isso. Aconteceu lá no órgão do Ministério da Alegria. Chega lá, cara, quando vê, o TCU aparece. Por quê? A pressão aumenta muito, o negócio vai lá para o Congresso, todo mundo começa a falar que está errado, está errado, aí alguém do TCU fala, não, vou mandar alguns auditores lá para verificar o que aconteceu. Eu tenho uma diretoria aqui só para isso. Aí aparece o cara lá. Gente, a primeira coisa que eles vão perguntar para vocês, como é que está o PPSI aqui no órgão? E aí não adianta depois o cara falar, ah, a gente não começou. A gente não deu atenção, o secretário executivo não quis ver isso agora, a gente não tinha pessoal, a gente não tinha... Gente, eu estou dizendo claramente, tem que começar. Não quer dizer que você tem que ter tudo, mas você tem que fazer a primeira reunião, a gente tem que fazer a autoavaliação, fazer um gap análise. Pô, Léo, mas eu não consigo contratar uma ferramenta de backup esse ano. Coloca no PDTI, que... coloca na LOA desse ano, para que em 2024 você consiga fazer. Até lá eu te ajudo de alguma forma. Eu vou, eu vou espelhar os seus ativos lá no Serpro, lá na Dataprev. Deixa que eu resolva isso para você. Vou arrumar uma forma de fazer isso. Pô, mas ano que vem eu estou pensando em fazer. Ah, Léo, faz uma contratação centralizada, faz um ato. Eu faço, a gente faz isso aqui o tempo todo, para vários objetos. Vai ter uma linha também. Então, pessoal, eu diria que o item 5 é muito importante, tá? Vocês entenderem essas quatro etapas. Isso está descrito na portaria 852, tá? Fala lá em 180 dias, fala etapa 1, um, etapa 2, etapa 3. Isso aqui vai ficar gravado, a gente vai... Teremos, já, já está sendo produzido, tá? Oficinas técnicas de cada uma dessas caixinhas. Como eu faço autoavaliação? Abra a ferramenta, aperte o botão tal, cadastre o seu... Ó, sabe, não, não tem nada assim, ah, está publicado, agora é com vocês. Não, a gente não trabalha desse jeito. A gente trabalha com cooperação. Eu me sinto parte, eu, eu brinco assim, quando eu vou deitar à noite, eu tenho 251 preocupações. Quando, quando alguém ataca um órgão, é como se ele estivesse atacando a SGD. Eu vou para o órgão, eu viajo para algum lugar, eu fico lá uma semana, eu carrego o modem, eu carrego o Switch, a gente monta a sala de guerra, a gente fica lá no órgão até resolver. A gente fez várias vezes isso um ano passado, tá? Então, a gente é muito operacional e a gente se envolve realmente. Aqui, pessoal, só tem um, um lembrete, tá? Que a gente chama de sistema de controle interno. É mais uma provocação naquela linha, naquela ideia de linha de defesa. Uma primeira linha de defesa aqui, os proprietários dos ativos, né? Esse cara, ele faz parte, ele tem que olhar para o ativo, isso cai muito ali, é, para o gestor de TI, o gestor de segurança da informação, tá? É, é, é a nossa estrutura de governança a segunda linha de defesa, você olha para os assessores de controle interno, é aquele colega lá da CGU, da minha carreira, que está alocado no ministério. Ah, Léo, aqui é auditoria geral, aqui é estrutura de governança, depende do órgão, cada um tem um nome, tá? Mas esse cara é uma segunda linha. Terceira linha de defesa, CGU, as auditorias, as CISETs, né? É uma terceira linha de defesa. Gente, a gente conversa com todas essas pessoas, com todo mundo que a gente fala, Léo, que coisa maravilhosa, era o que a gente esperava, a gente gostaria muito que os órgãos tivessem isso aqui para a gente ter um norte também, para a gente olhar pro, da forma que vocês estão entendendo a melhor forma. Então, pessoal, agora a gente só esqueceu de alguém nesse ator aqui. Fora desse quadrado aqui, a gente tem o TCU que é o controle externo à administração. Então, assim, a gente está alinhado com esse pessoal, a gente, como eu disse, a gente ficou uma tarde agora, segunda-feira, falando, olha, gente, os resultados são esses, a gente vai fazer um evento é, quarta-feira, na semana seguinte a gente tem outro evento. Então, assim, a gente está bastante alinhado, tá? Só para deixar claro para vocês, tá? A gente teve esse cuidado. E eu acho que a gente pode andar para frente aqui, andar mais um pouquinho. Deixa eu ver se aqui deu uma travada. Opa! Aí, pessoal, depois que a gente tem essas quatro etapas de autoavaliação, análise dos gaps, né, em relação ao padrão, o planejamento, né, de um plano de trabalho, né, ah, pelos próximos meses eu vou fazer isso, eu vou, eu vou resolver essa questão de privacidade, eu vou resolver isso aqui, Léo, a gente aqui, cara, e quem vai fazer essa gestão de risco é o secretário executivo, junto com esses atores que a gente conversou, a gente tem uma parte de maturidade, isso aqui por si só, pessoal, é uma, é algo, é, isso aqui tá baseado aqui no COBIT, tá baseado aqui em, em alguns frameworks, tá, qual que é a premissa, pessoal? Metodologia enxuta para facilitar a avaliação dos órgãos e o acompanhamento pela SGD. Aí, quando eu falo acompanhamento, acende aquela luzinha. Para CGU também e pelo TCU. A gente tem a avaliação por medida. Então, pensa, pessoal. Eu disse que a gente tem 32 controles. Cada um daqueles controles tem uma série de medidas. É aquilo que é granular, mas é o que é bom. Eu adoro listinha, checklist. Gente de TI gosta disso, né? Ó, oh, primeiro configure o seu modem. Ah, depois configure é, a sua internet. Depois configure aqui o seu... É, é, é, é, Para ver se é IPv6 ou IPv4. Ah, depois faça isso. Sabe listinha que você vai fazer? Não, primeiro faz aqui a, a gestão do seu AD. Ah, faz a configuração. Cara, listas são as medidas que estão previstas no nosso framework. Então, pessoal, a gente vai adotar aqui um padrão que o TCU já adota, que vocês conhecem, muitos de vocês estão aqui na reunião. Níveis de implementação não se aplica, a organização não adota, há decisão formal ou plano aprovado. Então, na verdade, a gente vai é, é, usar uma lógica que já é usada lá na parte de governança do TCU, a gente conversou com eles. A gente vai fazer um cálculo aqui de maturidade, tá, pessoal? Está acabando, tá, pessoal? Dá uma respirada aí. E aí, pessoal, começa a ficar bem divertido, tá? Porque a gente vê a parte de implementação, tá? Expressa uma análise sobre a amplitude da implementação da respectiva medida, considerando a abrangência de ativos de informação que pode ser se aplicado, avaliação por medida, seis níveis de implementação. Então, primeiro eu avalio isso, depois eu avalio capacidade, é uma coisa um pouco diferente, ó. tem o objetivo de avaliar o nível de efetividade. Ai, ai, ai, olha o que eu vou dizer agora. Eu escutei isso lá do TCU. Ô, Léo, como é que você tem certeza que o cara disse para você que ele tem uma medida lá, por exemplo, controle de backups, que ele tem backups de todos os seus ativos mais relevantes apontados pela área de negócio. Como é que você sabe? Eu falei, eu não sei. Eu não consigo estar em 251 órgãos ao mesmo tempo. Só que vocês, a ponta declarou que ele tem a medida implementada. Então, a minha dica é o seguinte, sejam conservadores. Se você não tem, não diga que não tem. Olha, é claro que eu não vou dizer que não tem. Por quê? Porque, assim, a gente pode estar... Tá Logo depois, passar para um sistema de segurança, aí está eu lá enfiado lá com vocês, lá até o pescoço lá, tentando fazer sanitização, isolamento de rede, tentando segurar com vocês, tentando voltar aqueles serviços essenciais, porque toda a pressão do mundo em cima do diretor de tecnologia para voltar os sistemas, e a gente não pode voltar de forma trabalhada, tem que seguir um, um protocolo ali de recuperação de desastre, continuidade de negócio, está tudo mapeado. E aí o cara disse que tinha backups. Aí, quando eu falo com ele, cara, vamos voltar com os backups. Onde estão seus backups? Eu não tenho. Foi, como é que você não tem, cara? Você passou por um renso, você disse para mim aqui que tinha o backup. Pois é, Léo, a controladora queimou, passou, pô, o Brasil perdeu, vem a Copa do Mundo, foi passando e eu não tenho. Cara, problema à vista, né? Então, assim, é, a gente vai medir essa ideia também de efetividade, tá? Avaliação por controle, então, assim, é, é um nível maior, eu saio da medida e vou para aquele controle, pô, o meu controle de backup, ele está bem efetivo. Das 10 medidas, eu tenho 5, então já me dá um grau. Então, assim, eu trabalho a ideia de implementação e controle. Olha aqui do lado esquerdo que está falando que é CFA, esse Control Self Assessment, né? Ou seja, é uma autoavaliação que vocês vão fazer, com o nosso apoio, por óbvio, mas vocês vão declarar. Isso vai gerar um nível de maturidade, a relação entre implementação é, é, é, e capacidade, ou seja, eu vou multiplicar, eu vou fazer uma conta aqui do nível de implementação de medida e de capacidade. Isso vai me dar cinco faixas de maturidade. Você vai estar na faixa 1, na faixa 2, na faixa 3, 4 e 5. Né? Você sempre vai olhar para chegar na faixa 5. Isso vai gerar dois indicadores que vai ser, serão acompanhados, que é o ISEG e o Ipriv. Tá? A gente buscou ser... Léo, isso aqui parece confuso, isso parece que uma prova, isso parece uma coisa é, muito matemática. Não, pessoal, a nossa ferramenta automatizou isso. Então, a gente tem uma ferramenta, que eu vou mostrar a carinha dela aqui na sequência, que você já consegue ter isso aqui e você começa a trabalhar para os gestores ser excelente, pessoal. Porque você vai começar a falar assim, cara, é, secretário executivo, cara, eu estou aqui no último quartil dos 251 órgãos do CISP, cara. A gente só está perdendo para o Ministério da Alegria. Pô, está todo mundo na nossa frente, cara, a gente tem que melhorar, eu quero estar tá aqui no, no meio, pelo menos, eu quero, eu quero, eu quero amadurecer, a gente está se arriscando demais. A gente não tem nenhuma medida aqui, clara, não precisa fazer em um mês, eu posso fazer em seis meses, e um ano, mas tem que ter um planejamento, tem que estar no PDTI do órgão, tem que estar no, na loa do ano seguinte, pô, aloca lá 500 mil, 1 milhão, o secretário executivo tem que alocar esse recurso, porque a gente está muito mal classificado aqui. Então, isso assim, gente, o que eu quero resumir é dizer, isso é uma ferramenta para vocês. Isso vai ajudar vocês, junto à administração a priorizar as temáticas de, pro, de, de proteção de dados pessoais, de privacidade e segurança da informação. Não deixe esse abacaxi no colo de vocês. Isso precisa ser escalado para que isso seja priorizado, porque no final do dia, quando aquele sistema está fora do ar, é o DTI que tem a orelha puxada, é o cara que é pressionado, é, é aquela gestora de TI que tem que resolver a coisa, tem que ser no fim de semana, porque na segunda-feira o... o a autoridade já disse que o sistema vai estar disponível para o cidadão. E o cidadão não tem nada a ver com essa história. Aí, pessoal, só para a gente caminhar aqui um pouco mais para o final, tá? essa aqui é a nossa ferramenta de acompanhamento da implantação do framework. tá? É, ressalto que a SGZ desenvolveu uma ferramenta em formato de planilha para automação, destacando o link para download. A ferramenta tem um manual próprio a fim de orientar o seu uso. Então, a gente está gravando um vídeo, tá? é uma oficina, Tá? especificamente, cara, mas passo a passo, sabe aquele tutorial para você reiniciar o seu molde Faça isso, faça isso, aperte tal configuração, tire tal botão. Cara, é passo a passo. A gente adora isso. A gente adora. Assim, eu não tem nenhum problema de ser operacional, de ser mão na massa. É, eu, eu, tô mesmo ali naquela visão ali do do do, Fire, do IDS, do IPS. Eu gosto de configurar. O nosso time é muito técnico. Né? Nós somos muito técnico. Então assim, você já vê aqui a carinha do sistema, né? A tela de é, inicial de diagnóstico. Gente. Como tal, eu sempre falo essa frase, cara. Vejam essa nossa iniciativa como olhos de amor. Não temos competição com a NPD, não temos competição com o GSI, não temos competição. É, não queremos ser essas agências, não queremos ser TCU, não queremos ser. Nós somos. Ponto de apoio para vocês. Nós somos órgão central do CISP. Né? Eu tenho muitos anos de experiência na ponta, no chão de fábrica. Então, assim, eu sempre falei: pô, cara, o órgão central só fica me cobrando as coisas, não cria um programa, não tem uma ferramenta, não tem um guia, não tem um passo a passo, pô, não faz curso e o cara só me cobra. Não, não é isso, pessoal. A gente está falando aqui de sinergia, a gente está falando aqui de cooperação, a gente está falando aqui de inteligência, a gente está falando aqui de otimização de recursos, a gente está falando de eficiência. Ninguém aqui falou de controle, ninguém aqui falou de cobrar, cara, não é isso. Então, assim, a gente tem que mudar esse mindset, a gente está querendo empoderar vocês de uma maneira muito profissional, muito organizada, com as melhores práticas do mundo, tá? nessas duas temáticas, para que vocês tenham elementos para falar, secretário executivo, está aqui, cara. Tem todo o passo a passo, a gente vai fazer o nosso planejamento, a SGD vai estar aqui com a gente em algumas oportunidades durante o ano, mas a gente precisa priorizar isso aqui pelos próximos anos e aí você tem que jogar com as regras do jogo olha, isso aqui está sendo acompanhado pelo MPD isso aqui está sendo acompanhado pelo GSI isso aqui está sendo acompanhado pelo TCU isso aqui está acompanhado pela CGU porque depois, pessoal, o cara vai falar assim eu já escutei isso na carreira ah... Pô, diretor de TI, você não me avisou nada. Falou, ô, chefe, o que é isso? Eu te mandei duas notas técnicas. Você quer ver? Ó? Trouxe aqui até para o senhor dar uma olhada para te refrescar a memória. Uai, Léo, mas eu não lembro, não. Ah, essa chefe de gabinete, ainda sobrou para chefe de gabinete que ela não tinha passado para o secretário. Falou, tudo bem, chefe, vocês se entendo aí, mas você foi alertado, tá? E agora a gente tem que responder para TCU explicar porque aqui não foi feito tal coisa. E daqui a pouco sobra uma multa aí para o senhor. Então, assim, é só para explicar que, na verdade, a gente está querendo dar elementos para vocês, tá? É, nos enxergue totalmente como parceiros. Pessoal, em cima disso aqui, a gente não fica fazendo ranking, divulgando quem é primeiro, quem é último, nunca. A gente destaca lá quem se destaca. Ah, a CGU é um órgão extremamente maduro, Banco Central. Isso tem que falar mesmo, porque são. Agora, quem está ali do meio para baixo, eu não fico expondo isso aqui. Olha só, pessoal, escrito, deve ter umas duas ou três pessoas. Nem para o secretário eu passo isso aqui. Fala, não, chefe, a gente tem esse ranking aqui, mas é informação classificada. E ele nem me pergunta porque é uma informação sensível, eu não vou divulgar essa informação, senão a gente quebra a confiança do sistema. Tá? Então, acho que é bem legal falar disso aqui. E para a gente, considerações finais, já fechando aqui um pouco antes, para a gente abrir, né, conversar um pouco aí, tá? tentar trazer uma visão final. Alguns benefícios que a gente enxerga com a questão do framework, né? acho que aí está muito claro. Né? Ampliação da confiança e da proteção de sistemas informáticos né contra os principais ataques que podem resultar em incidentes de segurança, acho que isso aí está muito claro para vocês. Né? A gente vai ampliar a nossa resiliência, Aprimoramento da privacidade da proteção de dados dos cidadãos inseridos nas bases de dados governamentais. Eu acho que os encarregados aqui não tem nenhuma dúvida e talvez tire o sono deles não saber exatamente onde estão os dados pessoais do seu órgão, porque não conseguiu ainda fazer o inventário. Tá? Então, esse é um ponto de preocupação. Aumenta a confiança da população. A gente recebeu vários elogios tá? é... que... que... É... É, em relação à publicação da portaria, mas, na verdade, a implementação ano passado. né? O cidadão, pô, mas que legal. A gente teve a oportunidade de apresentar esse modelo em alguns eventos privados, né? com autorização, dentro da ideia de divulgar, né, de aumentar a resiliência do Brasil. Cara, o pessoal, cara, eu não sabia que o governo tinha é, um programa que estava olhando com essas questões, que está olhando para as melhores práticas do mundo. Disseminação da cultura de privacidade e segurança, a gente precisa fazer com que as pessoas comuns comecem a falar. A gente precisa fazer. Gente, imagina que os 251 órgãos que estão aqui hoje, vocês são olhos e ouvidos da SGD dentro de cada ó. Vocês são os nossos representantes. Você vai representar o Léo aí como diretor de privacidade e segurança dentro do seu ó. Você vai ter que falar com paixão, com amor sobre essa questão aqui, privacidade e segurança. Criação de uma linguagem comum, tá? Isso aqui eu acho que já ficou claro para vocês de controles e medidas de privacidade e demais partes interessadas. Quando eu falo que demais partes interessadas entendam órgãos de controle, entendo a NPD, entendo... Ah, Léo, falar para a NPD que eu estou implementando o framework de privacidade vai me aliviar, vai ser um fator atenuante caso eu esqueça de fazer alguma coisa? Vai ser. Todo mundo lá sabe que a gente passou seis meses construindo. Todo mundo no GSI sabe que a gente passou seis meses construindo esse trabalho. Então, assim, é um fator atenuante. Por quê? Porque você está implementando, você está crescendo. Tá? Aumento da confiança, tá? multa para compartilhamento de dados entre instituições públicas devido à evolução do dinheiro de maturidade em privacidade e segurança. Pode ser que em algum momento a gente comece a atrelar lá aquele IPRIV e segue algumas ações aqui do governo digital. Olha, o órgão que está acima de, de, um, de um IPRIV de 4, que vai de 0 de a 5, esse cara está habilitado a fazer interoperabilidade e receber dados porque ele tem o mesmo grau de confiança que eu. Pô, então eu posso fazer aqui um RIPT, né, um relatório de impacto, produção de dados, e compartilhar meu dado porque ele tem um nível de segurança alto. Pô, cara, aquele órgão lá tem um, um IPRIV e um ESEG de 1. Hum, eu vou passar minha base de dados aqui que eu construí, que eu com, complementei, peguei com a finalidade e tal, mesmo que eu passe de maneira totalmente alinhada com a LGPD. Será que eu não vou ter um problema? Porque aí tem aquela questão lá, né, da co, da, dessa corresponsabilidade, dessa cor, é, controladoria, né? Tem eu aqui que coletei o dado e aquele cara que está recebendo. Como é que eu trabalho com isso? Né? A gente já vê isso entre países, né? Quando você olha lá para a GDPR, quando você olha para outros países, o cara fala assim, ah, há, uma, há uma legislação compatível com a nossa no país para onde está sendo feita a transferência internacional desse dado? Ah, existe a LGPD no Brasil. Pô, legal. Pô, o país tal não tem nenhuma norma. Pô, então acho que não é o caso da gente fazer a transferência desse dado. Só para dar um exemplo aqui mais, mais amplo, tá, pessoal? É, e eu diria, pessoal, que a título aqui de, de conclusão mesmo, tá? É... Ah, só, só, só antes da gente fechar esse capítulo aqui, que é da parte 2 aqui, tá? Eu queria que você, assim, fica... A gente vai disponibilizar essa apresentação para vocês, está lá junto com a, essa gravação, vai ter lá para você fazer o download, fazer ela circular na sua organização. Aqui é só para falar da ferramenta de automatização e a gente conclui, tá? Aqui é mostrando já a carinha dela, né? Como eu mostrei aqui, tem um capítulo, então, só para falar, capítulo 7, só para falar da ferramenta, o 8 vem fechando, falando dos benefícios. Isso aqui, você pode copiar isso aqui, eventualmente, numa nota técnica, para fazer uma justificativa junto ao secretário executivo, pedindo pessoal, pedindo recurso, tentando, deixe registrado em notas técnicas. Use o nosso embasamento para você se proteger também o seu CPF, tá? Pô, oh, cara, eu não estou sendo negligente. Olha, tem uma norma, tem aqui... Senhor secretário executivo, senhor alta administração, eu preciso de ajuda. E ele, quando chega lá, ele, ou ele vai levar para o presidente, vai falar com a nossa ministra, vai falar no Ministério da Fazenda, vai falar no Ministério do Planejamento, eu preciso de mais de orçamento. Mas, cara, isso é gestão de risco, isso é governança. Se você não... Vitor Hugo, já passo daqui a pouco para vocês aí, tá? É, eu vi que você tá com a mão levantada aqui, tá? A ferramenta, tá, pessoal, de, de automação do, do, do, do framework, tá? Tem o Vitor Hugo e mais um, se o pessoal puder monitorar aí, tá? Ferramenta de automação do framework, eu acho bem bacana tá? a gente mostrar. Essa é a carinha, primeiros passos, relatório, dashboard, você vai ter ali uma tela inicial, então você vai conseguir ter isso lá localmente, tá? É, é, é, é essa informação disponível, isso aqui é uma informação legal para você mostrar aí para o seu secretário-executivo adjunto, para você mostrar aí para o seu diretor de tecnologia, falar, olha, essa nossa situação hoje aqui, tá? É uma situação bem preocupante, a gente tem muito por fazer, a gente está colocando isso aqui no nosso PDTI. Então, esse é um elemento para ajudá-los, tá? E, e aqui, pessoal, esse meu obrigado aqui é um obrigado em nome aí de. É, é, é, de aproximadamente aí 25 pessoas aqui no departamento, tá? incluindo, inclusive, os terceirizados. Tá? É, um agradecimento aqui do secretário Rogério, tá? pelo tempo de vocês, pela confiança na SGD, um agradecimento à nossa ministra, Esther, tá? que é, no discurso de posse dela, ela falou da importância de privacidade e segurança, ela esteve no nosso planejamento estratégico da SGD, como o Rogério destacou, ela participou lá na ENAP, um dos cinco objetivos da transformação digital no Brasil é a privacidade e segurança, ela destacou isso na fala dela, tá? A gente tem, então, como que eu poderia dizer, é, é, esses atores envolvidos e sensibilizados sobre é, é, é, a importância dessa temática, tá? Então, isso é muito importante. Mas é, já fazendo aí, pessoal, é, é, é, e já abrindo aqui, para a gente começar a falar um pouquinho, a gente já tem um tempo aqui dentro do, do, do planejado. É dizer que a gente está fazendo os nossos melhores esforços e não iremos acertar em 100% das vezes vamos acertar muitas vezes, mas vai passar alguma coisa, vai faltar alguma coisa, pô, Léo, poderia ser melhor, então a gente quer esse feedback de vocês, a gente está, é, a gente sempre fala, cara, vamos incorporar isso na versão 2.0, quando que a gente vai soltar? Pô, daqui a três meses, a gente corrige e solta, então a gente não tem aquela arrogância de imaginar que a gente é órgão central, até porque a gente esteve aí na, na linha de frente nos órgãos, é, é, combatendo aí no dia a dia, então para mim está muito claro aí as dificuldades que vocês têm, mas claro, assim, transparente, então assim, é, mais uma vez, tá, deixa eu só, é, tirar aqui é, esse compartilhamento. Acho que eu voltei, também, né? Voltei, Lory? Tá? Então, assim, é, é, voltando aqui, cara, 292 pessoas, a gente já deve ter batido 300 aqui, muito legal, tá? Fico bem feliz com isso aí. É, mostra aí, então, muito obrigado, tá? Essas mais de 300 pessoas que estiveram aqui, é, é, é, aqui com a gente, tá? Eu acho que pode inserir sim, tá, Lori, a, a A questão também de receber a gravação. Cara, Abertura total. A gente quer compartilhar, fazer isso circular, fazer com que... Ah, Léo, eu tenho aqui a minha universidade, eu sou exército brasileiro, quero mandar para todas as minhas unidades. Pode mandar. A ideia é que a gente tenha essa sinergia cada vez maior. Talore, tá, eu acho que é importante, talvez, a gente... Eu vi que tem pessoas com a mão levantada. Como é que a gente é, é, organiza essa dinâmica? A pessoa faz a pergunta direto, e depois você coloca no, no chat. Como é que a gente pode fazer? Não tem problema, não. É, tem o Vitor Hugo e tem mais uma pessoa Sim. ou Não. Tem mais uma pessoa. E a, tá, só ser perguntas... bem... Tá, eu vou pedir só para ser bem objetivo, é, que aí eu acho que dá para fazer aqui, a gente... Ah. Doutor está contigo aí, tem mais uma pessoa que está com a mão levantada também. Tranquilo. Grato, Léo. Me, me escuta bem aí? perfeito, cara. Tá, eu só me anotei na fila aqui, quando você estava encaminhando para o final, eu disse, não, já vou entrar na fila aqui para falar. Não, assim, parabéns, tá? Eu acho que foi excelente, eu acho que a gente tem afinado cada vez mais... Tá, é, é, vamos dizer assim é algo novo, né? Então o SISC, e o pessoal é, começa a tentar entender a, a, a assim a, a relação, né, com a NPd, e com o GSI, né? Também especificamente ali, mais especificamente com os colegas aqui que também estão assistindo do CETIRGOV, né? O, o Tenente Coronel Paulo está na escuta. O oh, maravilha, o, gente. O, o, o brilha também, né? O, é, Capitão Tenente Brilha tá ali, o pessoal ali do, do CETIR, né? Então acho que foi bacana, assim, eu, eu vou só reforçar, não é a uma pergunta, é reforçar as tuas palavras. Eu acho que foi bacana a distinção que você fez aí da fronteira, né? É, da atuação aí da SGD com o CISC, com a NPD, E com o GSI. Eu acho que é muito importante isso que você citou ao final, que não, não são concorrentes, na realidade são um ponto, vamos dizer assim, são um ponto de apoio do, do sistema, né? Do CISP perfeito tá é, reforço principalmente a questão de normas tá na visão eu falo aqui como coordenador da parte normativa eu acho que nós estamos muito bem afinados tá inclusive teve normas que a gente revogou você participou lá da reunião do, do comitê gestor de segurança da informação né do cgsi Sim, né, nós perfeito. revogamos normas que estavam superpostas a guias que são muito bem feitos de vocês do oh, da, do tcu então, é, é, assim, e, e a gente entende o seguinte, a gente trabalha mais com a parte de decreto, né, o GSI, e com a parte de instruções normativas e, e, e portarias né, com requisitos gerais, e vocês entram na parte mais do detalhamento realmente e de adoção de framework. É, podem ver, assim, que a gente tem muita base na ISO 27.000, né, na série de, de, de normas ISO 27.000, Perfeito. mas a gente não orienta nenhuma, a gente deixa aberto. O importante é que o, os órgãos tenham realmente, tá? Então, a, a escolha de vocês aí do Cis 8, excelente, tá? O, o, o TCU volta e meia quando exarava os, os acordos, ele dava uma sugestão lá no relatório, né, do do né? Os assessores dava lá do ATC coisa e tal, mas fica à vontade. Então ele não, isso, tá beleza. Isso, perfeito, perfeito, perfeito, Então acho que ele está bem afinado, tá? Essa questão aí do aumento da maturidade que vocês têm trabalhado no ecossistema GovBR, como você iniciou é, bate lá naquela naquelas reuniões do do CGSI de 2020, 2021, né, ainda estava lá com o Felipe Monteiro e nós cobramos, houve uma cobrança no geral para melhorar a questão da, da segurança cibernética né, é, e da oh. privacidade, por parte da N, na NPD cobrando também, que é o próximo passo. Né, eu acho que uma primeira onda foi a questão da adição dos serviços digitais e a segunda é assim, agora vamos ver de todos esses serviços digitais aí o que, que a gente tem que fazer na parte de segurança, né, que Isso. começa a tomar um corpo muito grande. É, eu acho que fantástico você falou da questão do centro de capacitação aí de você servir como centro de capacitação e chamar os colegas de outras Isso. entidades aí. Total. Isso aí excelente a iniciativa. Tá. Eu anotei assim aqui só quase que só elogios. É, fazer um complemento você falou da política mas naquele slide dois. Citou lá a IN1 nossa, perfeito? Citou a 3 da CGU, faltou a 3 nossa, que a 3 nossa tem aqueles cinco processos básicos, que acaba você com o SIS 8 abarcando eles, tá? Mas é interessante, nas próximas, mencionar, eu já faço aqui, que tá todos na escuta, a IN3 é um referencial, perfeito. tá? Que é a questão de mapear ativo, gerir risco, gerir continuidade, gerir mudança e avaliar conformidade. A perfeito. gente considera que de todos aqueles... É, 16 lá, que se não me engano, que tem lá na, na 27002, a gente escolheu, elegeu esses cinco, que a gente diz, pô, esse é o mínimo que o pessoal tem que ter dentro da administração pública para a gente sair em algum lugar. O SIS 8 perfeito. você acaba cobrindo até mais, tá? Mas então, sim, perfeito, sim. vai acabar abarcando. Mas é, é bom você estar lá. É, e aí, assim, para fechar, eu digo que eu acho que falta, assim, só agora a gente começar a esclarecer um pouco mais para o nosso público. Para a nossa constituição, que é compartilhada praticamente fora do CISP. A gente acaba pegando muito pouca coisa a mais aqui no no Cetirgov. É, a política, o PL da Política Nacional de Segurança e Informação, é uma coisa que está sendo tratada em nível de gabinete hoje do secretário executivo nosso do ministro. Já saiu na imprensa, né o presidente da República já deu sinal verde aqui para o nosso ministro, para o general Gonçalves Dias. né Então, está andando, está a pleno vapor. O nosso secretário, o nosso diretor aí que também nos o nosso secretário está assistindo e debatendo aqui no nosso grupo online, oh, legal. tá? Eles estão ah. aí numa força-tarefa lá, então está no, no, no patamar superior. E a gente diz, vai ter um momento em que o GSI ele vai expandir na esfera nacional, tá? E é importante que vocês ocuparam esse espaço porque a gente não vai ter perna, ninguém tem perna, nem vocês, mas, nem os não consegue não. dar conta. Então acho que só a questão, eu acho que dos alertas para esclarecimento, pessoal, alertas, Nossa, a questão legal. de comunicação de acidentes, a gente afinar um pouquinho mais na Constituição para ver como é que eles fazem. O importante é saber que o CETIGOV ainda tem que continuar sendo alertado, né? Sem dúvida. É, porque acaba que. Dá uma informação importante para vocês. O nosso ministro tem um despacho semanal com o presidente e um dos itens contínuos, permanentes na pauta é a segurança cibernética então ele sempre tem dado Nossa. alguma informação de segurança cibernética, então assim não é nada conveniente que a gente não fique avisado o CETIRGOV, né, então eu estou usando o teu espaço para reforçar que não, a comunicação de incidentes continue a ser feita com, com vontade Show. aqui para o CETIRGOV no mais assim excelente, parabéns e parabéns pela audiência aí, Léo, tamo junto Pô, mar... Oh, oh, Vitor Hugo, obrigado, tá cara, assim, gente, só, só para fazer uma réplica muito rápida aqui, é, cara, eu te agradeço, tá, é, é, tive contato hoje mais cedo com, com o pessoal do GSI, é, é, a gente está totalmente em linha, tá, a, é, isso está muito claro para gente, né, esse movimento aí, a gente é, acompanha com atenção essa questão do PL também. Tá? É, é, é, é como eu comentava hoje, inclusive, com o Augusto, né? está até de férias e, e, e, e a gente se incomodando um ao outro, né? É, mas está falando, cara, a gente tem uma preocupação assim, a gente quer somar, né? E, e a gente tem no final do dia essa preocupação com a pegada operacional. Né? e a gente sabe que em algum momento aí a gente está para fazer essa agenda aqui do nosso secretário e do novo diretor comigo e com o secretário novo de vocês aí, tá bom? É, obrigado, tá, Vitor Hugo? Manda um abraço aí para todo mundo aí, para o Paulo, para o pessoal que está acompanhando o novo secretário, que eu vou conhecer em breve aí. Valeu, meu irmão. É, tem mais uma dúvida aqui, o e a gente passa para as perguntas? Vamos vamo ver se a gente consegue terminar ali às 5 horas para não deixar o pessoal aí é, que se okay. programou aí. A gente está com um público okay. bem alto aqui, 285, que massa, cara. É, Sádulo, Sádulo Ander Neto, desculpa se eu Vê seu nome errado, problema, não sadalo. errado. Sadalo. Sadalo, massa. Sim. É. É, primeiro, queria agradecer a oportunidade, o webinar, né? Estou aqui, deixa eu ligar o meu canal rapidinho, por indicação do gestor de TI do meu órgão, falo da UFMG. É, eu, eu tenho duas perguntas, uma que eu até mandei no um chat, ela, ela é bem simples de responder. Se o serviço de, implementação, de implantação de TI do CISC, se ele está em funcionamento, se o contato dele ainda é o, o cisc.economia.gov, Pergunto por conta de uma solicitação que o nosso gestor fez em fevereiro, por algum motivo não obteve resposta ou pode ter caído em spam, alguma coisa. Por Sim. isso que eu tinha essa dúvida que acho que pode elucidar para outros órgãos aqui, já que vocês puxaram a nossa orelha, né? Falando de encarregado de dados, que não é o caso do, do meu Sim. órgão, porque ele, tá, ele ele existe, mas é com relação a ETIR, a gente mandou pré-ofício e depois do ofício a nossa resposta foi justamente essa. Pedimos o auxílio para implantação, mas não obtivemos resposta. É, aí a outra, então aguardamos o retorno, caso não tenha sido problema de spam. É, a outra dúvida seria, é, aí já é um pouco é, ma maior assim, mas se não tiver como é, falar eu entendo, é, é mais que no contexto mesmo de instituição federal de ensino superior. É, numa universidade que não tem uma estrutura organizacional dedicada para a privacidade e segurança da informação, quem vai coordenar as, as ações de implantação? Eu entendo que o gestor de segurança da informação é muito importante, e o comitê também, mas no sentido prático da operação, mão na massa, é, isso fica centrado no, no, no órgão de TI, é, isso, isso é, acaba sendo capilarizado para a ETIR, é, essa é a minha dúvida, o porque acho que isso Caraca. é muito importante para a implantação do PPSI. Pronto. É, Sadalo, cara, muito legal, tá? Sádalo. Conheço... Sádalo, é, Sadalo, Sadalo, Sadalo. Cara, muito legal aí, eu conheço o pessoal da UFMG, aí já fiz aí alguns trabalhos com o pessoal, eu também sou mineiro, espero que você seja cruzeirense, né? Porque senão eu acho que a gente pode derrubar ele agora, tá? Desliga a conexão dele aí, Lore, por favor. Olha, é, vocês têm cara de ser atleticando, hein? Vai ficar no ar, vai ficar... Dúvida, <risos> vai ficar no vai ficar ar, mais. né? Não, uhum. brincadeira. Então, assim, cara, o primeiro ponto tá bem fácil de responder, tá? É a gente teve depois ali do ofício, ali, o pré-ofício ali, a gente teve uma grande quantidade de pedidos, de apoio, entendeu? É provável que a gente tenha recebido realmente, tá? Uhum. Mas fique tranquilo aí, porque em breve você vai, a gente vai receber esse tipo de apoio, tá? É, é, em relação à implantação, tá? Aí, Lore, eu acho que vale depois monitorar, o Marcos também está acompanhando aqui com a gente. A gente tem um RT, né? A gente tem uma fila, né? Que vai chegando. Pode ter essa questão aí que, às vezes, a gente, dependendo de como vem tá? Mas a gente... Oh, quer muito apoiá-los, você, vocês, nessa questão. Agora, o item 2 deve ter várias pessoas escutando aqui. É, isso aí a, a gente sempre discute. Essa estrutura de governança é uma estrutura que a gente fala ali, cara. Tem aqueles quatro atores. Tem o um gestor de segurança, tem o um encarregado, tem o um gestor de TI, tá? E tem um assessor de especial de controle interno. Em geral, pessoal, como o gestor de TI é o cara que é dono desses ativos, ele acaba capitaneando aqui nos nossos órgãos que estão. Por exemplo, vou falar dos ministérios que estão aqui mais perto aqui. É, é esse cara da TI que acaba capitaneando. Mas veja que tem uma parte que é muito voltada para o encarregado, tem uma outra que é muito voltada para o gestor de segurança. Então esse arranjo interno a gente busca não interferir. Então assim, o que que acontece? Você tem lá uma, uma auditoria, uma, uma assessoria de controle interno e esse cara ele faz esse acompanhamento. Como funciona? aqui? eu vou te dar alguns exemplos de, de coisa que funciona e coisa que a gente viu que não funciona. Quando fica muito disperso o tema, sem uma, co uma coordenação, tudo para dar errado. O, o encarregado começa a olhar para uns controles, o outro começa e no final fala, gente, mas é a mesma instituição, vocês estão fazendo assim? Então, assim, geralmente, a gente tenta ter o ponto focal nesse assessor especial de controle interno. Porque como o cara é do controle interno, não é que ele vai implementar, mas ele vai fazer um acompanhamento. Aí ele costuma fazer uma reunião mensal, olha, cara, o pessoal da TI... É, como é que está isso, como é que está essa informação, Ah, o pessoal aqui está implementando. Porque pensa bem, cara, os ativos, né? quando você pensa a parte de controle de aterro, é, é, é, é ali a parte de AD, a parte de infraestrutura física, isso está com o DTI, né? isso está com o coordenador de tecnologia aí da UFMG, em, em, em última. instância. Mas, cara, cada organização é muito, é, é muito particular. Pô, Léo, mas a UFMG tem cinco campos, tem seis campos, como é que eu vou fazer? Pô, cara, entendo tudo isso, a gente vê isso o tempo tempo, por exemplo, a PRF, PRF é um dos nossos clientes. Não sei nem se estão acompanhando aqui. Cara, eles têm uma sede em cada canto do Brasil, cara. Em cada estado tem uma PRF. Exército Brasileiro, Brasil inteiro. Tudo enquanto é canto que vocês possam imaginar. Então, a gente respeita muito essa organização, mas o que, é que a gente topa? A gente topa conversar. Então, de repente, se você está aqui assistindo, vai levar essas informações. Pô, olha, a gente queria fazer uma reunião com vocês para tentar entender, ter um assessoramento mais técnico. Pô, dá uma ajuda aqui para gente. Total. A gente senta, tenta entender o caso de vocês. Até porque, se eu entender o AFMG... É, talvez seja muito legal, porque eu vou pegar esse case e vou começar a sugerir. falou oh, ó, cara, a UFMG tá... deu certo desse jeito. Vamos fazer isso aqui na UFMG, né? Na, na UFJF, né? Eu estudei na UFJF, que é a Federal de Juiz de Fora, né? Pô, será que não é muito parecido? Aqui tem dois campos. Ah, a UFMG é, mais... é maior, mas dá para aproveitar. Beleza, meu amigo? Então, assim, essas duas coisas estão respondidas. agora vamos pegar uma bateriazinha de perguntas aí, que eu acho que ajuda a responder o pessoal aí. Obrigado. Para gente tentar terminar. De nada, cara, um abração aí. Vamos lá. Então, uh, sobre a apresentação, né, o Alessandro Sá é, perguntou é, como a gente... Aí eu pego essa, Léo. A gente vai disponibilizar no site dos guias e modelos. Sim. né? A gente já colocou aqui no chat o link. Tá bom, a próxima, Léo, seria do Antônio Carlos. É sobre Tem... o Centro de Excelência. Tem da onde é, Lóris, só para saber? Não ele, não, ele só escreveu o nome dele. Tá, então tudo bem. Tá, é sobre o Centro de Excelência no sentido de, da disponibilidade dele, né, para ajudar os órgãos, como formalizar esse apoio. Então, é, Antônio, obrigado pela pergunta, tá? Você é, deve estar tá vendo uma moça aqui, bonita, aqui no centro da tela aqui, a Sumaide. Então, assim, ela é responsável por a torre de pessoas e, e a Sumaide, ela está à frente desse projeto do Centro de Excelência. Como eu falei, o Centro de Excelência, cara, isso tem aqui, deve estar tá, tá cheio de universidades aqui nessa reunião. Vocês são 110, 64 federais, 46 institutos federais, a gente quer, nós queremos nos conectar com vocês, porque tem várias ilhas de excelência na área de proteção de dados pessoais, na área de segurança, então a gente já começou, eu faço, né, eu sou agora, eu tô saindo agora do mestrado aqui na Universidade de Brasília, então a gente tem uma aproximação com a UNB, eu tô nesse ecossistema acadêmico também, a nossa ministra vem da UFRJ, tá, a nossa ministra, Esther, vem desse ecossistema de educação, então, assim, o centro de excelência é para conectar organizações privadas, universidades, institutos federais privados, públicos, tá, e governo, tá, é, é, o funcionamento, pessoal, a gente imagina que é, é, no, no segundo semestre a gente já começa a ter ações mais concretas do Centro de Excelência. Mas veja, as ações de capacitação já começaram o ano passado. O que a gente está fazendo agora é embalando os processos. Ah, como que eu desenvolvo um novo curso sobre segurança de redes? Então, a gente vai ter uma, uma assessoria especializada exatamente para saber como fazer esse trabalho, tá? Então, Antônio Carlos, você é bem-vindo. É, a, a gente podia deixar, né, Lória, aí um, o, o e-mail né, do nosso departamento tá, é, no chat. Pô, Léo, eu tenho uma sugestão, cara, eu tenho um curso aqui fantástico, eu queria gravar aí com vocês e disponibilizar sem curso para administração, eu só queria aparecer e poder falar, pra, aparecer no bom sentido, né, e falar que, pô, eu gravei um curso que está sendo usado por todo o governo, eu topo. Pode colocar no nosso centro de excelência. Porque a gente sabe, é a história da Andorinha, às vezes o Antônio Carlos, pô, o cara é um especialista na temática tal, só que o cara tá lá na Universidade Federal, lá da minha cidade, e o cara não tá conseguindo dar visão, visibilidade pro trabalho dele. Super acredito que isso pode ser é, é, positivo. Vamos lá, Lore. E ainda do Antônio, ele pergunta sobre testes de intrusão. Tem teste, né? A gente tem esse, essa questão, essa, esse serviço, né, no CISC. Sim. Cara, pergunta... Antônio, esse é um tema, depois seria bacana aí você só colocar aí o. o, o... É, deixar claro aí o, o, o seu órgão, tá? Mas geralmente, o que, que acontece? A gente orienta que o órgão dê ciência para a administração que isso não saia do coordenador de, de tecnologia da informação ou diretor, nenhum problema vem de vocês, mas a gente sugere que venha pelo secretário-executivo. Avisa o secretário-executivo, olha, a gente, tá, a gente acredita, e aí a gente pega esse ofício, vem para a gente aqui, para o nosso ministério, aqui para a Secretaria de venda Digital, a gente faz uma priorização dentro das nossas capacidades, e aí a gente avaliar, a gente quer que vocês olhem tal sistema. Aí a gente faz uma programação e a gente passa ali de duas a quatro semanas avaliando e no final a gente é, é, é, é, gera lá um relatório final lá. Cara, ninguém faz, faz esse tipo de teste aqui nosso, sem autorização, sem formalização. É, é, então, assim, eu acho que é bem legal a gente falar isso aí. Fala, Lore. Próxima seria sobre a correlação entre a portaria né, recém-lançada 852, uh, especificamente sobre a, a questão do encarregado fazer parte da estrutura e a relação com a instrução normativa número 117, que dispõe que o encarregado não deverá se encontrar lotado nas unidades de TI né, ou ser gestor responsável. Oh, boa, assim, hein, cara? Essa é uma pergunta legal. Isso aí é uma questão que eu vou colocar na minha prova aí da próxima oportunidade que eu fizer uma prova. Então, na verdade assim, não são contraditórias, né? A, a 117 continua valendo, é isso mesmo. Ele não deve ser da área de TI. Cara, a gente bate bate nisso o tempo inteiro, né? Tem que ser de uma outra área. Tá? E o que a 852 fala, é, na verdade, é que assim, o encarregado que está previsto lá, a gente nem criou isso, é o que está no artigo 41 da LGPD, diz que você tem que ter um encarregado de proteção de dados do seu órgão. Só que esse encarregado de proteção de dados, ele tem que ter um olhar especial para o nosso framework com as preocupações em relação à privacidade. Simples assim, tá? mas boa pergunta, não se conecta, não são contraditórios, são totalmente alinhados. Lá, Laura, eu acho que dá, dá para a gente pegar umas perguntinhas aí. Eu estou animado, cara. Por mim, eu até seis, mas eu acho que o pessoal tem compromisso aí. É, é eu também sei. acho. Não, vamos lá, vamos lá. Tá cansado, lá. A próxima já. seria da Andreia de Castro Costa Xavier. Oh, desculpa, Thiago Pereira, né? No órgão que trabalho, começamos a implementar algumas práticas do framework e senti falta de trocar ideias e informações com outros órgãos públicos. Temos algum canal específico para isso? Tiago, né? Pô, Tiagão, então, cara, aí de novo, né, o Centro de Excelência a gente acha que é isso, a gente acredita que é um espaço para a gente enxergar, cara, hoje a gente vai falar do controle 1 e 2, a gente quer falar de inventário de ativos de hardware, a gente quer fazer aqui tipo um meetup, né, quem é de Brasília aqui, vem para cá, O ano passado a gente fez um desse, lá no Rio de Janeiro, tem muitos órgãos federais, entupimos um auditório lá com 110 pessoas para falar de backup, a gente fez uma apresentação do PPS e depois a gente mergulhou em backup. Ah, tem essa modalidade, tem essa ferramenta. Como é que eu consigo fazer? Porque aí você começa a fazer a... A é, é fazer a, a, a disseminação desse conhecimento. Então, eu acho bem importante tá? é, a gente é, é fazer essa troca. Assim, possibilidades que a gente tem. É, é, passar um correio para gente, passar um e-mail, e a partir daí a gente tentar fomentar, tentar entender essa dúvida. A gente está deixando os nossos e-mails aqui. Vou até pedir o pessoal, tá, gente, na sequência aqui, tentar res re responder essas dúvidas aqui. Eu sei eu acho que o pessoal já está respondendo aí, tá? É, é, é, eu, eu acho que é bem importante, tá, Lori? Não, com certeza. A próxima é do Ad Adelício. Celestino de Souza Júnior é, Quando vocês irão realizar reuniões Específicas de alinhamento com os órgãos? Cara, legal Sim. A gente... É... Bom, então, Adelice, pô, assim, boa pergunta, né, é, é, a gente também aqui do nosso lado, está ansioso, né, a gente estava nessa fase de transição de estruturas, a nossa estrutura saiu na última quinta-feira também, junto com a portaria, tá, então a gente está se organizando, né, a gente já alinhou isso com o secretário, tá, é, com o nosso secretário, então a gente está buscando algumas estratégias, veja, são 110 universidades e institutos federais, né, e nós não somos 110, né? Então a gente está pensando algumas estratégias de como otimizar, mas eu, eu, eu acredito que muito em breve, tá? Vocês todos serão, ninguém será esquecido, os 251 órgãos, tá? A gente tem um conceito aqui, gerente de contas, né? Que são os, os responsáveis pelas torres, que vão ficar ali com cinco, seis ministérios. Eu me envolvo pessoalmente aí nesses papos com os órgãos, tá? É, a gente já imagina que talvez algumas a gente já comece a fazer presencial, essas discussões, talvez... Então, assim, a gente está pensando aí é, é, é, é, algumas estratégias, tá? Mas, assim, de maneira objetiva, muito em breve, tá? Mas vocês serão comunicados com toda certeza, tá? Vamos aproveitar, Lori. Acho que dá cabe mais uma aí, não cabe? Mais uma, então vamos pegar aqui no. Né? As perguntas estão muito fáceis, Lore. Pode pegar as perguntas cabeludas aí que você não quer fazer, pode fazer <risos> o que você quiser aí. Não, a gente ela, conversar tá tudo... com a turma. Estão aqui, deixa eu pegar aqui. Ah, bom, aqui direto no chat, então, que a gente já Só tinha... Só fazer um encerramento aqui depois. Vamos lá. Ah, onde os cursos do Centro de Excelência Boa. são divulgados, né? A gente... Bom, então, assim... não, legal. É, essa é uma ótima pergunta. O que, que acontece, pessoal? Na verdade, o ano passado o pessoal falando do IG1, aí. É, o ano passado, é, higiene cibernética, esse cara entende do assunto aí, é, o ano passado é, a gente teve um cuidado que foi o seguinte, é, a gente pegou 57 órgãos, tá? que era o nosso modelo piloto, e a gente teve um cuidado de, é, é, teve, nós tivemos o cuidado de olhar é, especificamente Tá? para ter um profissional de privacidade e um profissional de segurança em cada um dos, dos 57 órgãos. Então, esses caras, a gente acabou provendo um curso na área de segurança da informação e um curso na área de privacidade para esses 57. Então, a gente capacitou 114 pessoas. Então, quando a gente olha para a nossa nova realidade, a gente minimamente deveria pensar em ter duas pessoas capacitadas em cada um desses órgãos. Então, assim, a, a, a ideia é que a gente faça uma divulgação massiva. Então, pessoal, na verdade, é, muitos aqui não estavam, aspas, de novo, né? obrigados pelo PPSI por não ter ainda a portaria, rodaram lá o 57. Só que agora a gente está multiplicando por 5, então vocês vão ver que a gente tem uma forma muito próxima de atuar. Então, a gente vai ter um ponto focal de cada um dos 250 órgãos. Quando a gente tem curso, o curso não chega, vai para a Secretaria Executiva e lá o cara escolhe quem ele vai colocar, a gente vai mandar vaga carimbada para evitar problema. Então, vai lá para o encarregado de proteção de dados, vai para o gestor de segurança, vai para o DTI. Então, a gente carimba as vagas porque a gente quer ter certeza que a pessoa certa está sendo capacitada. Então, assim, a gente aprendeu muito no ano passado, tá? E como eu disse, o Centro de Excelência está em fase de constituição. Então, a gente já tem uma empresa selecionada, a gente vai trabalhar né, é, com muito afinco nos próximos meses e muito provavelmente, né, a gente vai ter isso aí, é, em algum momento, isso vai estar tá refletido em uma das nossas páginas, né, é, é, essas informações do Centro de Excelência, para que a gente tenha lá uma programação de cursos do segundo semestre. Léo, como é que vai ser isso, cara? Vai ser, a gente vai abrir vagas para o curso tal. O cara lá da universidade e tal, ele vai fazer, vai mandar um e-mail, a gente vai fazer um filtro. Não, cara, esse cara é da nossa área de, da nossa Constituição, né? da nossa área de responsabilidade, e aí a gente vai seguir. Beleza? Lória, tem mais algum ponto? Só que aí eu vou pegar e vou fazer um encerramento aqui formal aqui para a gente poder também não, não avançar, mas já agradecendo todo mundo aqui. Eu acho que a gente pode é, deixar nosso e-mail aqui, reforçar nosso e-mail, como a gente já tá passou das 17, né? Pronto, então... É... Ok. Gente, Vou colocar aqui é... novamente. Então, assim, caminhando aqui para o final, cara, queria agradecer imensamente aqui a equipe da, do Departamento de Privacidade e Segurança, o meu time aqui, a Loriza, Julierme, Sumayde, Romário, Marcos... Né, o Wellington que eu vi aqui, ou seja, está todo mundo aqui, o departamento todo está aqui, né, todos os, os nossos colaboradores, porque essa apresentação, esse programa, esse aqui é resultado de um trabalho coletivo, não temos vaidade, não queremos aparecer, a gente brinca, a gente quer ficar sempre escondidinho, só fazer o nosso trabalho, no final do dia ir para casa e é todo mundo feliz. A gente fala isso o tempo inteiro. Quando o cara fala, oh, eu quero tirar uma foto, fala, não, não, cara, ó, deixa, eu não quero, tira com o Juliane. Eu não quero, tá? Agradeço demais. Então, assim. Agradeço demais o time, tá? Agradeço muito, pessoal, a cada um desses órgãos, tá? eu queria que ficasse na mente de vocês, assim, a minha imagem, dizendo assim, cara, o Léo quer colaborar, ele quer trabalhar de forma sinérgica, eu quero aprender com as inteligências de vocês, eu quero colaborar. Assim, é, pega essa frase, quando você olhar aqui para a SGD, olhar para o nosso departamento, olhe com olhos de amor, eu vejo assim, por que essa frase? Porque as pessoas vezes, são muito duras, né? Por sempre que é a perfeição. Nós não somos perfeitos. Pô, cara, é, é, recentemente a gente teve contato um pouco com a cultura de Israel, né? É, da cibersegurança, né? Os caras são referência no mundo, talvez, junto com os americanos, são aqueles caras que estão mais avançados. Eu ouvi, cara, de um diretor, o cara falou: não, a gente erra muito e a gente gosta de errar, porque a gente erra rápido, erra pequeno faz o MVP e depois... Então a gente passou um ano pilotando esse projeto, aprendendo, errando, aprendendo, e agora a gente se sentiu seguro para poder expandir o programa para todo o CISP. Mas mesmo assim a gente sabe que vai ter um ruído de comunicação, vai ter um problema de interpretação. Pô, mas nos dê... É, é, é, esse voto de confiança que a gente está dando os nossos melhores esforços e vocês estão tendo aí, vão ter aí uma assessoria de, de muita qualidade da, da, da nossa parte então muito obrigado, tá parabéns por terem aceitado essa missão aí de liderar as áreas de tecnologia de gestão de segurança é, é, é, é, é, de privacidade dentro dos órgãos, a gente sabe que isso é desafiador é, eu sempre estudei em federais, então eu conheço esse ecossistema, estive muito tempo na ponta, então parabéns Contem conosco, tá? Peguem aí a referência do nosso CIS, que é o Centro Integrado de Segurança Cibernética. Lá tem uma área específica para reportar incidentes de segurança. Lá existe uma orientação muito clara. Sempre se vocês reportem para a gente, juntamente lá com o CETIRGOV. Tá? Então, é muito importante a gente gerar conhecimento, gerar informação. E às vezes, gente, a gente para tudo, para tudo, e vai atender vocês. A Universidade Federal está passando por um incidente Hanson. A gente para tudo. O ano passado eu me desloquei para alguns lugares do Brasil com a minha equipe, exatamente para fazer a contenção do incidente. Então, assim, a gente realmente é um ponto de apoio. tá A gente não quer expor nenhum órgão, a gente não tem essa postura. Eu chego a segurar, às vezes algumas, é, é, eu chego a bater de frente com os órgãos de controle, eu falo, não, não, não, gente, eu já entendi, pode puxar minha orelha, que eu vou me acertar lá com o órgão, vou pedir para que eles mudem tal procedimento, mas deixa o cara trabalhar, que ele está cheio de coisa para fazer, eu vou resolver isso por aqui, resolvo isso aqui em Brasília, isso nem desce, o cara, não, beleza, Léo, tá na sua conta? tá na minha conta, e eu vou e resolvo, tá? Então, assim... Muito obrigado, tá? Conte com a gente dentro dessa ideia, tá? Mais uma vez aí, falando aqui em nome do Secretário de Governo Digital, Rogério, e da nossa ministra Esté aqui é uma grande satisfação aqui ter tido essa tarde aqui muito produtiva aqui na minha avaliação, tá junto com vocês. Fiquem com Deus aí, pessoal. Se cuidem e vamos que vamos aí. Um abraço, pessoal. Valeu. Valeu, gente. Até mais. Boa tarde. Boa tarde, gente.